Olá, olá, olá. Boa noite. Graça e paz a todos. Gente, estamos começando o Olha para Cima Podcast, o podcast que traz esperança para a humanidade, traz esperança o ouvinte, traz esperança para você que tá assistindo. E hoje eu quero apresentar para vocês, começando essa, esse podcast, um novo estúdio, tá? Estamos no estúdio Dínamos, tá bom? Eu quero apresentar minha família. O Theo tá lá fora, porque o Theo, ele é um pouco escandaloso, aí ficou lá fora, mas tá aqui minha filha Maria Helena, vem cá Maria Helena, fala no microfone aqui, fala boa noite, boa noite gente, isso, <risos> e essa aqui, estou com a mulher mais linda do Brasil do meu lado, Ai, meu Deus. a mãe do meu futuro terceiro filho, é, tá colgado, eu tô profetizando, tá Sou... eu tenho fé, é. o leite baixou, a gasolina baixou, <risos> <risos> Fala aí, Aline, dá boa noite pra galera Boa noite, gente, gente, eu tô muito feliz de, nessa noite de estar tá aqui Voltando, uhum. né, ativa o nosso podcast E já conto com a, com a colaboração de vocês aí em assistir, em compartilhar Gente, hoje a nossa live vai ser top sabe? Vai que ser top demais Fala aí, Aline, oh, apresenta, ah. né apresenta Gente, nós estamos aqui hoje, gente, você já sabe, né, a gente O... Oh! blogueiro de Magé, nosso Ma... amigo Marcelo Gonçalves, juntamente com sua digníssima esposa, é. linda, maravilhosa, Carolina Araújo, a melhor esteticista da região. Né? <risos> e o a Merchan já! De... Mechan, é. o Merchan! <risos> Boa noite, gente. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Né? Eu já estava assistindo algumas coisas né, antes... É, e falei assim, tô esperando já o Isaac me chamar, que eu tava na expectativa Ai. quero parabenizar você, o Dioclésio o Silas pelo estúdio incrível gente, vocês tem que conhecer esse lugar aqui tá tá muito, muito top, top, tá top tá demais lindo, e demais. gente, eu quero fazer um eu acho que eu já falei em outra live, eu não lembro mas um dos, claro, meu Deus acima de tudo, Jesus acima de tudo mas o maior motivador o que deu a ideia, o que fez o insight, o, o, a luz brilhar na minha cabeça foi o Marcelo foi uma conversa que eu tive com o Marcelo. Marcelo é um amigo pessoal, tá? É um... Meu padrinho de casamento, meus padrinhos de casamento, meus amigos. Vice-verta, vice, é, vice, né? vice, é. É, vice Vocês são nossos né? padrinhos também. E... Marcelo conversando comigo, o Marcelo falou sobre... É, como é que eu posso dizer? É... Sobre qualidade, e já começa aqui já batendo um bate-papo, porque hoje, né, vou dizer no meio cristão, é, a humildade demais disfarçada, sabe aquela humildade demais, que tem que ser ruim, porque tem que fazer mal feito, porque, eu não digo, eu, eu digo em geral, em geral, tem que ser, e você me passou uma visão que abriu minha mente, não, tem que ser bem feito, é, é pro reino, tem que ser bem feito, é tem que... É porque existe realmente uma visão de que, ah... É pra... Ah, é algo religioso? Ah, então a gente vai fazer isso. É igual assim, assim, eu não sei cantar, mas como é pra Jesus... não É, é, dar é tipo isso. Como é pra Jesus, eu vou desafinar duas notas, eu vou, vou, vou errar os acordes, é, não, não é isso, assim? Isso é. fazer as coisas com perfeição, é, né? A gente... É a Carolina é chata também com isso, com relação à perfeição. Ela gosta de tudo, bem ah, feito Casou com o Marcel. É. É. <risos> E gente, a gente vai começar um bate-papo aqui sobre a profissão do Marcelo Ele é o Bogueiro de Magé Marcelo, gente, eu, eu, não, não é hipocrisia, eu falo isso para todo mundo é, eu, Gente, Marcelo se reinventa, tá? Claro que eu, não é de coisa na Carol, porque Carol tá com é umas convidadas aqui O foco da conversa vai ser com a profissão do Marcelo E Marcelo já foi cabeleireiro, barbeiro, é, fotógrafo Já trabalhou em várias lojas, roupa, loja de, de, de, de variedade é, já trabalhou com muitas Bistrô coisas já trabalhei com zinheiro com dinheiro eu já né? trabalhei com ótica né eu era consultor óptico aquela pessoa que lê a receita que manda fazer o óculos Eu trabalhei com venda de área, já trabalhei com venda de roupas trabalhei na área de logística muita gente não sabe disso ah, que eu trabalhei mas... numa empresa de logística né a gente mex... operava uma máquina com caía várias peças de roupa assim a gente tinha que saber operar aquilo ali eu tenho curso de barbearia Eu tenho curso de doces e salgados Meu Deus do eu, te, eu já vendi comida Já trabalhei em restaurante japonês Que é o da minha mãe Ih, gente, E olha não, que eu não. devo ter eu esquecido de propaganda. alguma coisa É, o Kami Sama é. De suruí. Um gente. abraço pro Kami gente Melhor comida japonesa é de Acho que só tem ela também é. É, acho, Mas não é o caso Não é o caso, tá, gente? Não é o caso, por favor Por favor, não, não vem aqui é, Mas eu já trabalhei com muita coisa Engraçado que muita metade as pessoas não sabem. E minhas duas últimas profissões antes de virar blogueiro foi fotógrafo e social media. Sim, sim. Inclusive, né, eu, eu, eu sou social media, eu trabalho. Um abraço aqui para meus patrocinadores bravos, a iPad Rei do Aço. Daqui a pouco eu vou divulgar eles aqui. Eu trabalho para eles. Mas. Toda vez que eu converso com o Marcelo, não, não, de volta aqui não é hipocrisia, mas fui na casa do Marcelo e falei, Marcelo, eu tenho que mudar de profissão, conversei com ele, abriu o coração assim falando com ele sobre profissão, sobre, sobre dinheiro. Lembra, lembra disso, é, Lembra dessa conversa, foi muito bom, tarde, muito produtiva. Muito produtiva. E depois daquilo da virei, virei design, social media é. e eu tô vivendo já um ano, né, Aline? É. A gente tá vivendo, a gente passou uma, uma crise financeira, eu trabalhava com obra e a gente ficou desempregado... E o que sustentou a nossa casa ali foi ali no costurando e o Social Media. E depois a gente se reinventou e graças a uma conversa com o Marcelo. Então louva a Deus pela sua vida, um amigo. Amém, e fora as qualidades né é, ministeriais, vamos dizer assim, porque Marcelo, é, peças teatrais. Marcelo é... Marcelo produção é é, é... Marcelo, além de fazer peça muito bem, produzir é, tanto material de, de, de roupas, quanto cenário, quanto fazer a peça... Quanto criar peça, né, Marcelo? também, né? Cara, e, é tanta coisa. Eu roteirista. gosto de fazer muita coisa. Roteirista. Tem sempre, é, é, é o que eu falo, né? Eu também não sou bom em algumas coisas. <risos> Matemática, coisas mais lógicas. Uhum. Eu não sou muito bom. Aí, ah, tipo... Nessa, nessa parte lógica, nessa execução por trás, sempre vem um equilíbrio. Eu costumo dizer que a Carolina é muito meu equilíbrio. Olha, hum. nossa, hoje, hoje tem, é hein? Hoje tem, hein? Ah. Ela é muito... <risos> <risos> Olha só, gente, meu Deus. Tá... <risos> vamos fazer corte Não com isso dizer. na internet, fazer meme. Não, tem que fazer mas, Marcelo, <risos> <risos> Olha, vou te falar uma coisa. Mas, mas, vamos lá, Carol, o equilíbrio. Ela é um equilíbrio porque tipo assim, é, eu sou eu sei fazer muita coisa. Então quem sabe, a pessoa que sabe fazer muita coisa, ela vai deixar ali faltar em algumas áreas, assim, por trás, os bastidores. E aí tem que ter alguém ali, tipo, é igual a gente estava conversando ainda há pouco. Tem que ter alguém para responder as pessoas. Tem que ter alguém para cuidar, por exemplo, da sua agenda. E a Carolina uhum. tem se mostrado muito hábil quanto a isso. A gente começou agora com essa ideia, né, dela por trás ali, respondendo as pessoas. Porque é muita informação. Uhum. É muita criatividade na cabeça. Você tem que externar, você tem que editar, você tem que gravar. É um trabalho árduo. Mas é muito bom poder fazer muitas coisas. É muito bom poder expressar a arte através de tantos canais, né? É, é. É, é, como você mencionou, o teatro, né? Como você mencionou também a, a parte do influenciador digital. Tem muitas áreas que eu gosto de, né, de trabalhar com essa arte. A música, é muita coisa. Sim, não, eu nem citei a música. É, né? você não sabe. É. Não, não entramos ainda nesse assunto, mas, mas para quem conhece o Marcelo Sim, Mas, assim, Marcelo, antigamente... de, todas as, de todas as coisas que você já fez, você hoje se encontrou, né, no... É uma... É, então, é interessante, que porque indica, é algo que eu, você, eu não esperava. Né? Não esperava. Não esperava. Mas você, cara, faz tão bem, é muito espontâneo cara. Eu senti como se eu tivesse me encontrado realmente. É uma... Não que eu não ame menos as outras coisas. Sim. Mas assim, é como se... Isso aqui eu quero fazer todo dia... É isso aqui que eu consigo fazer com total tranquilidade, como se eu estivesse respirando. É, ame o que você faz, que você não vai ter que trabalhar nenhum dia mais é. da sua vida, Justamente. Né? Porque vira parte você não, da sua... Você não sente prazer. que é um trabalho, realmente. E quando eu... Quando os vídeos viralizaram, que a gente está em agosto, setembro, setembro, setembro, nove meses em média, nove a dez meses. Quando isso aconteceu, eu, eu, eu não caiu a ficha de cara. Tem quanto tempo, assim, de blogueiro oficial vivendo Nove meses. Nove meses. Nove meses, que nove começaram meses, a surgir os Janeiro. primeiros vídeos, entendeu? Entendeu? É nove meses mesmo, que janeiro eu já tava fazendo publi. E é de para pro mundo, né? É de magia <risos> pro mundo. É porque a gente não tem noção da dimensão, né, que é. os vídeos... Porque até porque tá antes de vocês serem blogueiros, a gente sempre... A gente tem os amigos, né? E a, a Dani, Dani tá assistindo. Gente, ela ama seus vídeos de comida. <risos> Dani Dentro do da um abraço, Joana! É, fala é, é comigo! Antes de você ser blogueira. E já. eu faço pouquíssima comida, porque não dá tempo mais. Não, é. agora. Também você recebe. Recebe! Recebido, gente! Recebido! Acho que uns 10 quilos depois. Não, de vou fazer, co contar brilhante. uma coisa aqui. Caramba, eu tô, a gente tá agora. com o mesmo gás desde dezembro. Meu Deus! O é. mesmo bujão de gás desde dezembro. Que legal. Ah, okay. E eu tô virando um bujãozinho de gás. <risos> porque olha. Pra que bujão? Sim. Olha, gente. Porque não Rapaz. adianta lanche, essas coisas assim, misericórdia. Gente, mandando aqui um boa noite para a galera que está assistindo a gente aí, porque a gente está fazendo live, vai ficar salvo no YouTube depois, mas a galera que está aí, Jefferson Silva ou Jefferson, né? Jefferson, Jefferson. tá assistindo. É. Nilson, é... João Rodrigo, né acho que seu irmão. Meu tá. irmão, tá. meu irmão. Meu Firmo, amigo. Lucas Pena, Dani Vou Pereira, Jaqueline, assim, né? Diogo. Um abraço para todas as e galeras. todo mundo assistindo. Tá para todo mundo, gente, compartilha. É, gente, essa, né, aqui, aproveitando o um ensejo, é uma proposta nova, tá, de, de, de modelo aqui para Suruí, de um estúdio, e compartilha com a galera aí, tá, e compartilha o blogueiro de Magé. Eu vou seguir aqui um roteirinho que eu fiz, não, não muito programado, pra gente, que a gente quer ser bem autêntico, bem espontâneo, uhum. mas como começou, Marcelo, a, já realmente a profissão? Você falou que foi nove meses, ah, nove então, meses. tava trabalhando como fotógrafo social media. Isso foi em outubro, se eu não me engano. 2021. Né? Isso agora. E aí eu eu li uma no... eu tava rolando no Facebook e aí eu li uma notícia, tá né? Vacina não. Não, eu li uma notícia que assim tubarão manilha. Ah! 20 mil quilômetros. ah eu lembro. o Tubarão manilhou 20 mil quilômetros. Um abraço, barão. <risos> é tá ah, me fez lembrar uma música. <risos> Você é não, ah, não. É. Não, eu que aí tá, eu, não, vamos lá. Vamos focar, senão a gente sai do assunto. Aí, ele, aí eu, só que eu achei aquele número bem estranho. Eu falei assim, eu não tenho noção de matemática. Como eu falei, mas gente, 20 mil quilômetros é muita 20 coisa. É 20 muita mil quilômetros. quilômetros. Aí eu fui pesquisar, só daqui para os Estados Unidos tem 7 mil. Ou seja, que manilhamento é, Manilha Manilha é esse Manilha... que fica circulando no Brasil? Gente, no meu Brasil. Deus aí, do céu. aí, aí eu... Aí eu Falei, ah, vou gravar um vídeo sobre isso. Aí gravei o vídeo, né? Falando. Sem intenção nenhuma. Sem mais. intenção. Só com a intenção, assim, de me divertir com aquilo uhum. ali e de alguns seguidores rirem, assim. Eu não falei assim, ah, isso vai viralizar. Juro, não pensei. Aí eu falei, agora, gente, o, agora você pode viajar para os Estados Unidos pelo manilhamento. manilhamento. Aí botei a bolsa assim e falei, agora nós, eu vou para a Europa pelo manilhamento de tubarão. Adeus. <risos> Aí isso bombou, de cara o vídeo deu 10 mil views. De cara, eu falei, gente, isso dá certo. Aí eu comecei, né, a gravar. E a Caroline, ela foi falando assim, isso, faz, tá muito legal, ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado, porque eu, sou, eu fui usando as pessoas à minha volta como termômetro, uhum. entendeu? Sim. De tipo assim, de, nossa, Marcelo, isso tá ruim. Ninguém falou que tava ruim, Entendeu? Aí foram falando assim, foram rindo, sabe? Tá muito engraçado. E eu fui fazendo. Aí fui fazendo um da vacina. Aí fui, vacina fui dando umas notícias, mesmo. assim. Começava a dar umas notícias nos histórios. As visualizações dos histórios começaram a subir. Daqui a pouco a coisa começou a tomar um, um, sempre 10 mil visualizações e foi crescente. Comecei a gravar mais vídeos, comecei a gravar mais. Daqui a pouco 20 mil, 30 mil visualizações. E seguidores subindo. isso eu tava em casa. Não tava saindo muito, tava trabalhando só fazer uns ensaios. Aí, o Celeb, Celebres Piabetá me convidou para uma festa, que foi a festa de gala do Celebs Piabetá para os influenciadores. Eu fui nessa festa. No dia que eu fui nessa festa, todo mundo, todo mundo da festa veio falar comigo como se me conhecesse muito. Ali caiu a ficha que eu tinha me tornado um influenciador. E a partir dali a gente conversou. Foi depois da festa do cérebros que você entendeu que Que eu que... entendi, nossa, eu sou um influenciador mesmo, porque as pessoas chegavam para falar comigo, tipo, como se me conhecesse. Gente que eu nunca vi na vida. Pessoas assim que, que, que tinham X muitos intimidade. seguidores, isso, isso que me impressionou muito. Porque as pessoas chegavam assim, Marcelo, eu adoro você, eu pensei que você fosse é mais alto. <risos> é, sempre... ah, que tá pra lindo, quem não, não tá sabe, Marcelo tem assim... um metro e meio, tá? É, eu tenho 1,56, 1,56, é. não, é. não tiro 6 centímetros, não. Mas aí... Camila, eu é o o topete. É, o topete aqui, <risos> Aí eu fiquei assim, gente, é verdade, é real. A coisa foi tomando uma proporção maior, fui fechando as primeiras parcerias, até que eu tive que largar a fotografia e associar social mídia. Poxa, cara, que legal. E, e, e, tipo assim, claro que nós somos magienses, mas tu focou num nicho bem magiense, né? Um nicho bem, bem específico, né? É, eu... Claro que vai expandir, com certeza, mas, mas, mas focou bem no, no, no blogueiro de magé, né? Eu achei legal. E qual essa, essa essa ideia aí, assim? É estratégia? É... Coincidentemente, os vídeos viralizaram num período de um governo que eu aprovo muito. Que tá acontecendo muita coisa. Todo uhum. mês tem uma coisa acontecendo na cidade. Sim, tem sim. várias coisas acontecendo. É, além dessa área política, que eu acho que é muito importante, né? A nossa cidade, ela tem coisas que não tem em lugar nenhum, gente. Sim. Tem, acontece coisas que não acontecem em lugar nenhum. Então, eu falei, gente... Eu vou falar sobre o assunto. Eu uma brecha que, que podia ser, ser encaixada ali, né? É. Um, um, algo que podia ser encaixado com a nossa cidade, estava vazio, E Quando disso. eu vi que era a cidade que compartilhava, porque se o assunto só a cidade que sabe, eu falei assim: se é a Magé que tá me abraçando, eu vou ser o blogueiro de quem tá me abraçando, que é a Magé. Legal, legal. Show. Poxa, bacana demais. E, Eline? E é, é, uma, a, maior apoiado, o maior, a maior apoiadora, no caso, é, foi, foi a Caroline? Foi, sempre. Caroline. Né? Quando eu fazia os vídeos, às vezes eu gravando, ela ficava rindo da sala, né, amor? Hum. Ah, imagina a Carol rindo, gente. Não, eu, eu atrapalho muito ele às vezes. Atrapalha, né? Atrapalha Carol? Imagina. A Carol é a melhor esteticista da região de Magé. Ah. Se Ma Marcela é o blogueiro de Magé, a Carol é, é esteticista é. de Magé. É eu sempre é. admirei muito assim, o trabalho da Carolina, porque ela sempre teve um foco. Quando Sim. a gente casou, ela já trabalhava como esteticista. Quando a gente estava namorando, ela já fazia curso de estética. Uhum. Então, tipo, ela sempre... Eu não, eu atirei pra todos os lados profissionais antes de, fa... de ser... Marcelo, o <risos> que, que você tem a dizer sobre isso? O trabalho devolve? Porque tem muita gente que já desistiu de... de... Você investiu, você tentou de tudo, cara. Gente, não desiste? Tem gente que, tipo assim, ah, tipo a preguiça bate... Mano, eu vejo... Eu, tenho, eu te falar de coração, tenho como referência um cara que não desiste. Um cara que bateu em várias portas e não, não. se superou. Não, não. E hoje você merece tudo que está vivendo, porque, oh, porque você lutou muito, cara. Cara, gente, não é hipocrisia, eu acompanhei Marcelo. Eu, eu, a gente vou contar a história pessoal aqui que não é a intenção, mas eu, eu trouxe Marcelo para a igreja onde a gente congregava. Né? Nossa é, história, foi... essa história é longa. A gente estudou a gente junto, gente. Junto gente. Junto a gente estudou junto na, na, na Fundamental. No, é, foi. Na fundamental, fundamental, na Estava séria, a gente, séria, a gente estudou junto. Então eu conheço a sua história. Eu sempre tive. Eu sempre falei com o assim, Senovinho que eu ia casar cedo. E quem quer construir uma família precisa muito de recurso. Né? Ainda mais hoje. Na época que eu falava, nem era tão assim. É. Mas eu, quando eu comecei a, a namorar a Caroline, eu tava terminando o ensino médio. Quando eu pedi a Caroline em casamento, eu não tinha terminado o ensino médio. E eu sempre falei, eu vou bater nas portas até que elas venham se abrir. Entendeu? É, é, é, cada vez buscando galgar caminhos maiores. Quando... Eu cansei de trabalhar para as pessoas, que é um, também um trabalho digno. A gente deve agradecer a Deus por tudo que vem sim, de primeiramente. Sim. Quando eu cansei, porque tem um momento que a gente cansa, que a gente passa por muitos lugares ruins, tem como lugar. a gente também passa por lugares bons. A gente também passa por muito lugar que a gente é humilhado. Quando eu cansei, eu falei, eu vou abrir alguma coisa e vai dar certo. E eu vou ser aquela pessoa bem-sucedida. Eu não quero sobreviver. Eu quero viver. Eu vou viajar, eu vou ter a minha casa. Forma, eu quero ter aquilo que. É, é, comer o melhor dessa terra? Ter aquilo que Deus nos prometeu. Sim, sim. É, é nosso. É algo que a gente deve buscar. Não é errado buscar sim, o melhor. Com certeza. Mas a Carolina é muito responsável por esse incentivo. Porque eu pensava um pouco pequeno. Entendeu? Eu expandi. Né, muito o meu modo de pensamento. Né? Sempre que às vezes eu pensava alguma coisa assim, ah, eu vou investir 200. Ah, não, vou investir 500. Por um exemplo, assim, entendeu? O cara sempre mais usado. é Não, Marcelo, não bota seu preço 100, bota 200. Não bota 200, bota 300. Porque eu sempre, ela sempre. Aí esse puxar, ele vai te impulsionando. Não, tá muito pouco. Não, eu preciso de mais Assim, em tudo, em todas as áreas. Eu usei valores, mas é em todas as áreas. Entendi. Né? Nossa, tá sendo romântico ele. esse podcast, velho. É. Eu ah, sempre rapaz. falei pra ele que ele tem que se valorizar. Porque é uhum. tipo assim, a gente tem que reconhecer é, o nosso trabalho também, né? Porque é muito trabalhoso se vocês Não, eu, eu, a gente eu, sabe, eu, né? também, eu também, eu também devo, poxa, 70% de tudo que eu tenho minha esposa. É. Porque se hoje eu conquistei alguma coisa, se hoje eu tenho. É devido à minha esposa. E Ai, não, eu, eu tento eu, não. Eu falo, as coisas até, ela sabe é. que eu choro quando eu falo é, isso. É. Eu sou, eu sou é, emotivo. É, emotivo é, é minha esposa. Cara, nada do que eu tenho, do que eu conquistei, isso aqui tudo eu ela. E até quando eu comecei o podcast, ela não sei o que me apoiou. Eu falei assim: Mas você vai apresentar comigo? Ela nem, ela, ela nem tava com intenção de é. eu falei: Não, eu não vou mesmo. fazer sem você. Não eu quero você do meu lado. Eu preciso de uma referência feminina. E eu não conheço uma mulher mais incrível do que você. Claro, um abraço para minha mãe para pra minha irmã, com certeza, são mulheres incríveis. Mas ah, a mulher é que eu decidi viver, a mulher que eu decidi estar é, tá junto comigo, companheira, do, do resto da minha vida, eu não podia escolher mulher melhor, né? Então, uhul, isso uhul. é top demais e eu quero mais um filho. Esse crescimento, ele é, <risos> é, ele é muito importante junto, né? É muito importante. E o, e o que eu mais friso dessa parte, dessa pergunta né, que você, que você me fez... É que eu sempre falei que eu ia bater na porta até que ela fosse abrir. Quando essa porta se abriu, porque eu, eu sempre falei assim, quando for para ser, vai dar certo. Vai ser natural. Quando a porta de ser um influenciador se abriu de uma maneira muito natural, eu falei, é aqui que eu vou. E eu posso falar assim, não querendo me engrandecer, mas eu tenho, uma, eu tenho um domínio de marketing muito grande. Sim. Eu sei o que o público quer ouvir. E eu tenho uma disciplina também muito intensa. Isso é a chave. É a persistência dentro da rede social. É a persistência, o domínio do, que, do marketing que você está fazendo, é você falar o que as pessoas realmente querem ouvir, entendeu? E o de você estar tá ali com a sua disciplina. Quando você soma isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, é, é, é o natural. O influenciador ele tem que ser. ele precisa ser natural. Então, quando essa porta se abriu, né, depois de tantas portas, como você falou, que, que eu bati, né, que se fecharam ou até às vezes que eu tentei que me fizeram sobreviver assim um ano uhum. entendeu? mas essa porta ela foi uma porta especial porque ela foi preparada por Deus sim eu entendi isso em algum momento da minha vida eu falei assim, eu não vou desistir e aí é aquela disciplina, é acordar a tal hora da manhã, assim, não são todos os dias, mas o meu despertador toca umas cinco vezes, mas toca. <risos> a gente tem que isso, que né? Maridos fazem isso, é 7, 7, 10, 7, 15, 7, 20. É a minha também. Não é? é? é. Aí, viu? Tem cinco horários. É, né? aí ah, acorda, eu, eu, eu, eu também, desperto, eu, eu, eu já me arrumo. Guarda, é. É. Eu já me arrumo, eu vou gravar, eu já planejo o que, é que eu vou falar nos stories, eu escrevo, eu planejo o que, é que vai vir depois da notícia, o que, é que eu vou botar pra fulano reagir, pra engajar os meus stories. O meu dia, ele é tudo planejado. Até se você postar um vídeo comigo, ele não vai entrar na hora que você postar, só eu vou repostar quando eu fazer a sequência direitinho. Eu sou muito exigente com o meu trabalho. Sim, eu reparo que tem um horário que você reposta. Tem. Mas uma da noite, não sei se não me engano, mas é, na parte aí. da noite é aí, assim. quando finaliza um dia. Depois que quando histórias... você acabou tudo, o teu dia você finaliza com. Uhum. Marcelo, aí entra uma pergunta que eu bolei aqui. As pessoas estão te reconhecendo na rua? Você falou, falou muito sobre os influenciadores, né? É. e Pessoas que estão ali na internet. Mas e as pessoas na rua? Já te passam e. Em... É. Aqui em Magé? Param muito, gente. Mas junto, em Pebetá, que é um, um é um foco, né? Agora em todo lugar. Todo Agora bom. em Magé, Piabetá, Mauá, Suruí, tem acontecido muito. Porque além do gi, dos vídeos girarem no Instagram, no número assim, um mais, o vídeo mais visto meu tem uma média de 80 mil views. Aí, por exemplo, tem o WhatsApp, que a gente não tem controle dos insights, dos números. Sim, sim. E aí gira nos status. Gente, é muito, é muito engraçado. Eu, igual segunda-feira eu fui Magé... Ai, a menina sentou assim, do meu lado, ela ficou me olhando assim. <risos> ela, você é esposa do Marcelo? do blogueira demais. É ela é ai, eu amo quando você <risos> aparece nos estandos, É, tem até uma história, é, né, amor? Conta a história tô... da Toquinha. Da Toquinha ah, da, da, da, da, da, da vó da, da, avó, da Chapeuzinho. Da é. Gente, vocês sabe como é que eu fui zoada nessa essa toquinha, cara. Todo lugar que eu ia, todo mundo ficava me falando. A Mas muita gente comprou, tá? Pediram o link mandei mandaram outra coisa. <risos> gente, ó, tá um sucesso aqui a live, tá? Estamos com 18 pessoas, tá um número legal. Ó, o ex-melhor pedreiro Você está aqui. Está aqui. <risos> é okay. o quê? É okay. O ex-toquei, gente. O Meu pai tá aí assistindo. Um abraço, ah, pai. Eu aí, é... Gente, aqui a qualidade tá bem legal Tá Tá show de bola Tá, mulher, tá. Mulher, legal. Mulher, tá uma imagem até melhor do que do, do É do gente, melhorando, de dois ali, ó, top. Tá? É, Queria mandar um abraço Aqui é, pro nosso amigo Júnior Imóveis, tá? Júnior Firmino Tá bom? Um abraço pra galera do, do Júnior Imóveis, é, não consegui não, não pegamos a logo dele, mas vamos botar na próximo Programa, é Serraria Pai e Filho Né? Do nosso amigo Moisés Né? Uhum. Lá de Mauá Tá? É... Rei do Aço, produtos de aço e vamos. Aqui a água a gente não colocou ainda porque não chegou ainda. Eu tirei né? o rótulo pra gente faz não assim, fazer nerd mas Eu arranquei, falei, não esse rótulo. Se vocês, quiser vocês quiserem aí um. Se quiser Sei lá, vou falar água, o nome aqui não, mas quem é, for o nome de. de, de sabe, quem, quem é, sabe que eu tô falando. É. <risos> é, vamos seguir, né? Gente, tá muito legal esse bate-papo, não foi programado, assim, 100% de a Carol tá aqui, mas tá sendo bem legal, Da Carol tá ah, participando. Aqui, é, tá a mano bem, também. Tá sendo bem legal. Quero... Uh! E Marcelo, já estamos, assim, no meio, não digo no meio, mas quase chegando no meio, eu queria começar a falar sobre, não quero falar sobre religião, porque religião, ela não é, não é importante, importante, a gente sempre entende que Jesus é o caminho, a verdade, e a vida. E eu queria falar esse relacionamento. Como você conheceu Jesus? Assim, assim. Você conheceu depois o velho, você conheceu o novo, você... É, é, como é que foi seu relacionamento verdadeiro, assim... É, eu digo tanto, tanto na criação, quanto realmente fazer um encontro com Jesus. Fica à vontade para falar sobre isso. Eu sempre fui evangélico. Desde... nasceu eu já, já era... É, a minha família sempre foi. Mas eu entendi, nesse ano, que a salvação é um processo... A gente está salvo. Mas a salvação é um processo. A salvação é todo dia você entender que Jesus... Não, repete, essa frase, essa frase tem que virar um corte. É a salvação... É, é... Eu aprendi nesse ano que a salvação é um processo. É, verdade. é você entender todos os dias que Jesus não é esse padrão que a maioria das pessoas pinta. Que ele não é alguém que quer a sua manga, que, que quer você engessado dentro de uma religião. Que ele é um caminho, que ele é a paz, que ele é amor. Que ele é, sim, alguém que te criou para ele. E dentro disso, existem coisas que vão agradar o coração dele. Assim como um pai fica muito feliz quando um filho faz aquilo que ele ama, que ele gosta. Mas a gente entende né? Que Jesus, ele tá aqui, hoje, na sociedade, na boca da sociedade, como um padrão. Né? Como um padrão, às vezes, de seguir uma religião. Não fale assim, não seja assim, não haja assim. E a gente não pode resumir Jesus a isso, porque ele é muito maior. Muito maior, né? Marcelo? Muito maior. A salvação, ela é um processo de conhecê-lo. Porque é um, ele é o caminho. É o um caminho, né, Marcelo? Poxa, Esse. excelente, Marcelo. Excelente. É, as pessoas querem enquadrar Jesus no, no meu jeito de ser. Você vai, um exemplo aqui, você vai pegar os africanos. Você vai pegar... Culturas cultura é diferentes. Cultura diferente. né? Cara, é muita ignorância. É. Eu colocar Jesus na minha cultura, no meu padrão. É. Claro que eu, eu, eu, eu, eu, eu converso com Jesus no meu padrão de vida. Por exemplo, ele falar na minha língua. Jesus não vai falar com, com um europeu uma língua brasile... português. Ele não vai falar. Ele vai falar na língua é. da cultura, como ele fala com Moisés tirar sandália, na cultura é. egípcia ali, que é muito interessante. Ele entra na cultura é, é, egípcia, na cultura que Moisés aprende. Ele entra na cultura que os avivalistas né, do Brasil aprenderam, que é a cultura brasileira, para poder falar uma linguagem de né, amor. De amor. De amor. De amor. E as pessoas, hoje em dia, elas querem que você se, é, se desconstrua de tudo aquilo, do modo como você foi criado, às vezes até de uma cultura que não é uma cultura brasileira, para que você se, seja uma coisa que você não é. Entendeu? E Jesus sempre chamou aquel, as pessoas para serem quem elas são de uma maneira restaurada. Assim como eu aprendi uma coisa com a série The Chosen. Legal, porque os fariseus... Eu não assisti ainda, mas... Não assistiu, assista. Assista que você vai gostar. O Elson me indicou, meu cunhado. Oh, Fala, Lino, <risos> que foi? Na ele? Fala Eles não, estão não, lendo nada, os comentários. Até pro meu cabelo. <risos> falando que no eu tô Que né? esse cabelo brilhoso na live. Tá linda, meu amigo. estão é, é, rindo disso, tá, gente? Ah, tá. Vamos lá. É, aí eu aprendi uma coisa com a série The Chose. É, é muito interessante isso que eu aprendi. Porque os fariseus, na época, é aqueles que rejeitavam Jesus. Uhum. Eles não criam em Jesus, eles agiam como se aquela palavra de renovação, de mudança, que aquilo é, existia uma igreja. Um padrão de, de Um padrão de, de igreja, de, de religiosidade, de, de, de, de Deus, de sinagoga, quando Jesus chega no mundo. Sim. E aí ele vem para contrariar tudo isso. Nascendo numa estrebaria, um homem simples, não tinha toda aquela, aquela pompa, glamour. aquela doutrina, aquele glamour que a religião da época, o segmento, exigia. Esperava ele não um líder tinha. político, né? É, justamente um esperava líder um líder político. Homem. alguém Eles esperavam alguém que falasse a língua que eles conheciam. Entendeu? Uma língua que não era de amor. E aí Jesus se apresenta como um homem, entendeu? E aí vai ter uma fala entre os fariseus que vai me chamar muito a atenção nessa série, que é quando eles vão discutir a respeito de Jesus ser Deus e estar encarnado aí é, Nicodemos eles usam o personagem de Nicodemos para perguntar nossa, mas o Senhor você considera Deus assim tão limitado a ponto dele não poder se transformar num homem para visitar a Terra? Caramba a gente limita Deus, na nossa cabeça, no nosso dia a dia, nós limitamos, nós limitamos o agir de Deus, nós limitamos quem é ele, porque a gente coloca ele às vezes numa caixinha, nós colocamos Deus ali de um jeito que ele não é, e a gente fala assim, ah, até aqui o Senhor pode agir na minha vida, de lá pra cá ele não pode. E nós achamos que todo mundo tem que seguir o nosso padrão, o nosso jeito, porque eu acho que essa água ela, ela tem que ser colocada aqui, todo mundo tem que colocar a água nesse caminho aqui, e nada diferente disso é, é, é, é o caminho, Justamente, nada disso. Justamente, na, é, você falou das culturas, na África eles vão dançar, o culto os vai ser em pé dançando. Também, saber, os indígenas estão sem roupa, no caso, os indígenas, ou com seminus, e estão adorando ao Senhor. Nos Estados Unidos, na Hillsong, vai estar tá todo mundo com a igreja escura e louvando um louvor... Worship congregacional e, e, e nas outras igrejas de manhã vai estar as irmãs lá com o seu chapelão, porque isso ainda existe. De manhã sapateando dentro da igreja, não cada... tem problema nenhum. Quem somos nós para dizer que Deus não tá recebendo isso? É. É. Quem, é. quem, quem somos nós para falar que, que Deus, tá na, na, na, Deus só tá na Deus do Amor, Deus só tá na é. Assembleia, Deus só tá na, na, na, na, na, na Congregacional, Deus só tá na é. Comunidade. Deus, tá Cara, lugar. a gente resume muito a uma é. denominação, ou, ou, a um pensamento só e é muito além. E né, nisso amiga? a gente exclui o primeiro mandamento, o amor ao próximo. É, amar a Deus sobre todas as a, e amar, amar a Deus e amar, ao, e amar ao, próximo. ao próximo. Porque quem ama a Deus ama o próximo e vice-versa. Uhum. Caramba, é, é verdade, Marcelo. Porque a religião nos faz odiar o próximo. É, a Jesus me criou totalmente hoje. diferente. É. E aí, Eline, o que, que você acha sobre esse amor ao próximo aí? Você eu acha que. Acho que não importa a forma de. O microfone é É, gente, eu tô perdida. Você é virou tanto uma conversa que a gente já é, tá assim. Quem já tiver é, a gente tá aqui, já tá aqui. Já botou o pé aqui na mesa. A gente quase rodando Não, não, Não, é, tá forte aqui a presença. Compartilha aí, gente. Não, é porque, tipo assim, às vezes as pessoas, tipo assim, somem a igreja. É a certa, só... Esse, tudo isso é religião, né? É. Sim. E eu acho assim que se... Onde tiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali ele está lá presente, entendeu? Sim, Não importa sim. o, gente, Deus, é o jeito... Deus. Nós começamos... É, é, eu, eu eu vou até pular assuntos falando isso, né? Mas a gente deve voltar. Vou deixar você seguir as suas perguntas. Mas, por exemplo, né... Eu, hoje eu cativo muitas pessoas através dos meus stories, do dia a dia, mostrando a minha vida, e a gente conversa, eu respondo todo mundo, né, dos stories é muito mais fácil dar uma dica, muito, muito mais fácil falar comigo nos stories. Ah, é, porque esse homem é difícil, né? É. Mas isso vai mudar, é. né? É, é, e eu respondo, e tá acontecendo lá em casa uma célula da ICM, que é a nossa igreja hoje. N nessa... Um abraço pessoal da ICM gente. Um abraço gente Bom, meu pastor tá. que eu, é o eu amo David tanto. Ou Davi, David ou Davi. É o meu pastor Davi que é o meu pastor Davi, presidente Davi, né, Davi. pastor Davi e a Cristielle, sua esposa, a pastora Cristielle. e também a pastora Mara e o pastor Gessé, que são meus pastores locais da é ICM é é, e É e que eu amo muito que nossa. Traz eles aqui um dia. É vamos sim marcar, vamos fazer. Vocês vão amar. É, eu fico assim escutando meu pastor assim. Ó. É, é, é. É, é muito maravilhoso Aí a gente tá com uma célula lá em casa E aí os meus seguidores começaram a vir Através dos stories Através de uhum. né, eu chamando E aí começaram a vir pessoas aceitando Jesus Através dos seguidores do Instagram E assim, uma felicidade, sabe? A gente aceitar as pessoas muito legal. Entendeu? A gente não tem que enfiar o evangelho goela abaixo A gente tem que apresentar Jesus através da nossa vida É isso que... Eu penso sim, Marcelo. A Luana Nunes está aqui. Ó, Luana Nunes, beijo, Luana. É... Te amo, Michele da CPDI de Mauro e Márcia. Gente, é... muita gente, Kate. É. Um abraço para Kate. Kate é a melhor caixa, não a melhor. É Melanie, né? Ai, <risos> <risos> Kate, é, <trabalhando. risos> Flávia Moura. Gente, Marcelo, esse relacionamento com Jesus, né? Marcelo, e como é que é o Marcelo, Marcelo, não sei se né, eu, né, formular essa pergunta, como é o Marcelo por detrás dos, dos bastidores? É em questão de, uma, vou falar sobre o Marcelo adorador devocional. Como você se comporta assim, você, você adora em casa ou você tem tira esse tempo? Esse tempo é precioso para você. Vamos lá. Como você faz esse relacionamento? É uma vez por semana? Não tô nem falando de igreja de culto não, tô falando entendi. porque porque eu não me limito o evangelho a culto da igreja, é, apesar de ser muito importante, muito importante. E tem que ter. Mas como é que é o seu dia a dia seu Olha a gente tá vivendo uma era de correria muito grande, né? Nossa vida é uma correria, gente. Eu, às vezes, tem dia que eu vou a todos os distritos do município. Porque eu não trabalho também... Eu trabalho com as redes sociais, mas eu não trabalho só com as minhas. Eu auxilio outras pessoas. Sim, né? sim. Outras pessoas não, mais uma pessoa. Uhum. E aí eu rodo pelo município. E, e, e, só que o falar com Deus é uma amizade, é um companheirismo entre você e Deus. Vai ter um momento que você vai ajoelhar e você vai orar. E você vai louvar a Deus, tanto na sua casa como na sua igreja. Mas a gente sendo sincero, não sendo hipócrita, a gente sabe que isso não vai acontecer o tempo todo, porque Sim. a gente tem uhum. que vive num mundo que a gente tem que trabalhar para comer. Entendeu? A gente tem que vai tirar um tempo de qualidade, né? como na célula que acontece lá em casa. Mas, eu tô aqui, eu tô no ônibus, ou eu tô no Uber, eu tô com fone de ouvido... Eu tô ali, orando e falando e agradecendo a Deus e conversando. Até chegar momentos como se a gente, como se eu estivesse conversando com Deus, como se Ele estivesse aqui do meu lado. Às vezes eu tô trabalhando e eu me pego fazendo gesto e, fa e falando mentalmente com uhum. Deus. E orando. Isso é oração. Sim. A oração não é, ó, oh, inacessível. <risos> Inerrante. Inerrante, inefável. Entendeu? Oh, é, entendeu? De voz, né? é, é, entendeu? Até altinho, Deus de Abraão, né? diz. Desac... Existe uma oração trabalhada, mas a oração mais, eu acredito, tá, é, gente? É tipo, paizinho, eu tô aqui... É, senhor, senhor, eu tô tão cansado hoje, mas eu o não podia senhor. deixar de falar com o senhor. Porque eu sou extremamente dependente. Sabe aquela angústia e o vaziozinho que vem no coração uhum. quando a gente deita? É a vontade, de, é de Deus te, chamando, te é chamando, é a vontade de orar. Então, às vezes, a gente tá ali no nosso dia a dia, a gente vai falando e vai conversando. E é interessante que as pessoas falam assim, ah, oração assim, Deus não recebe. Gente, já tem tantas provas. Sim. Tem coisas que eu oro aqui, cinco minutos eu chego em algum gente, lugar, a resposta oh, vem. Eu oro pra Deus responder rápido a é esse Marcelo. É mesmo? Eu fico boba, cara. Às <risos> vezes a gente tá conversando uma coisa, ele vai e fala, não, mas Deus vai fazer isso. Ele vai na rua. E acontece. Acontece. E acontece. Uhum. Aí ele manda mensagem. amor, aconteceu isso. Eu fico, meu Deus. Que é, eu falo assim, eu preciso que tal empresa me procure. Essa empresa é muito boa. Aí a empresa me segue no Instagram. Gente. Gente, é, tem mesmo? acontecido ah, coisas que assim. Que é Mas você sabe o que é isso? Não é que eu seja melhor do que ninguém. Todos têm esse acesso. A Cruz de Cristo traz esse acesso para todos. Mas eu acho que o segredo, meu pessoal, e que qualquer um pode acessar esse segredo é a fé e o coração voluntário. Sim. Eu sempre falei assim, senhor, para onde o senhor me direcionar, eu vou. No sentido de se o senhor abrir a porta para eu poder trabalhar aqui como fotógrafo, eu vou. Se o senhor falar assim, Marcelo, você vai trabalhar com o ministério. Ah, sim, entendi. É, vou... sem, sem, preco sem, sem preconceito, sem, sem problema nenhum. Se tiver que. Se o senhor me chamou, o que eu tenho hoje pra fazer é varrer a rua, vou varrer a rua. Eu vou, a rua com, eu vou dar meu melhor, eu vou varrer do melhor jeito. É, é mais ou menos isso. É. Se tiver que, que, que ser o garçom, eu vou ser o garçom. Isso, e eu sempre tive assim. Não desmerecendo sempre... nunca, Aham. nunca, nenhuma profissão. Não, assim, mas a gente sabe que, que as pessoas querem ir a lugares mais altos, né? É, então a gente é. fala sobre inícios e eu trabalhei, trabalhei como garçom para é. Pra minha mãe. Sim. Mas trabalhei. Mas... mas eu acho que Deus, ele vê muito em um coração Sincero, é e, e eu acho que é esse o segredo. Eu, eu, eu oro muito assim, né? Igual, tipo, nós todos, todo mundo tem erro, né? A gente não pode ser hipócrita. Eu oro muito assim, Senhor. Que todo mundo tem vaidade, é normal, né? A gente é carne. Eu oro muito assim. Eu falo, Senhor, o Senhor sabe que dentro de tudo isso eu quero, eu quero te agradar, entendeu? a gente nunca esqueceu o chão que a gente pisa quem a gente é, da onde a gente saiu o que, que Deus fez por nós uhum. eu acho que isso é um segredo muito grande depois a gente comenta esse tópico de, de humildade né? de manter o pé no chão mas eu, eu queria abrir um leque aqui uhum. falando, já que você falou de igreja né? não citando denominação nem igreja nenhuma mas eu queria fazer essa pergunta e quero ver se você vai responder o que eu estou pensando ah. qual o maior amigo você já passou na igreja? <risos> já passou alguns né? assim, não sei <risos> Gente, passei muito Ai, congregando com você amigo. Sim, mas eu lembro de uma aqui, eu queria até citar, mas fala isso. Tem... Bom, eu vou falar isso, que eu acho que é isso que você tá ah, pensando. Fala. Eu, regente da uma Isso aí. aí tinha uma, uma, uma, uma tá das meninas, até agora. Uma, menina, uma menina que tinha um filhinho da congregação, né? A Bia, né? Uhum. Aí eu tava lá regendo, só que eu rejo eu, eu rego muito é, forte. É, é muito é, empolgado, é, sabe? Aquela coisa assim. Intenso. É uma música muito é luta, boa mano. e sim Qual a música? Eu não lembro. Era... Morte vencer. ser É, é. Ah, aí. Poxa. esse nome é. Tava como esse nome é. <risos> Só que eu tava fazendo assim, quando eu fiz assim, gente... Ele passou Alcolina do meu é lado. Nossa. E eu fiz assim, pá, na cabeça do menino. <risos> Mas ah, muito tá forte, tá eu bati muito. É gente, a gente minha... Foi... A minha mão doeu. A minha mão doeu. Tem, se vocês descerem no meu Instagram, vocês vão achar esses vídeos. Antes de eu ser blogueiro, tem esse vídeo. Tem os vídeos lá mais antigos. Gente, é, foi muito engraçado. Muito engraçado, muito. coitado Eu fiquei com uma pena eu fiquei assim. Na hora geral riu atrás de é, mim, acabou monção, E a mãe dele não. falou assim Eu já falei pra você sair daí Ai meu Deus do céu Deus. Teve um dia que o nosso querido Amigo Gustavo também acelerou Na bateria numa música Olha, gente, ele vai ver esse podcast, ele ver ele vai falar que não foi culpa dele, mas foi. Foi, eu meu, sei que foi. Meu Deus, meu Deus. Ele acelerou o dia de Elias, né? Ele vem brilhando como o sol. Aí ficou assim, né? Ele vem brilhando como o sol, voando sobre não, as nuvens. Não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Aí ficou uma coisa assim. E a gente lá em cima fazendo back vocal. Mas, tipo, é, e esse eu... dia a gente tava fazendo back no púlpito, No púlpito. Meu, Meu pai. Ah, cara, eu comecei a ficar roxo, porque me faltava ar pra Pelo cantar. Pelo que eu gostava que ele fez de propósito. E <risos> o Bruno, que é o regente dos varões, ele tava muito nervoso, então ele tava e assim... Ele e, <risos> e, e ele regente e suando. E a gente olhando Quando... aquela cena e todo mundo olhando pra nossa Quando cara. Quando eu, né? eu olhei pro Bruno... Eu comecei a segurar o riso. No que eu comecei a segurar o riso, eu comecei a faltar, foi ficando roxo. Que, eu, que a Carolina olhou pra mim, que ela me viu assim, acabou. Acabou. Meu acabou meu Carol, céu. e a rir? A Liliane acabou. começou a rir também. Acho que só Tadinha, só dizendo que Que ficou, ficou até bem, bem centrada. Mas a gente, a gente, a gente olhou, a gente ria. E a, a, a, a Cristiane a Nena tava ao vivo no Facebook. Meu Deus do céu! Gente, é, tinha, tem que pegar... Gente, vocês... Ela excluiu essa live, graças a Deus. Ah, isso que eu ia falar. <risos> vocês que acompanham um blogueiro assim, que estão sempre... Pesquisam algum, algum, algumas coisas antigas. É. Tem um também que a gente ficou zoando. Não, mas esse não pesquisa foi... não, gente. Não. <risos> brincadeira, brincadeira. Não, isso é... foi bom. A Aline, ah, Aline, Aline vai preparar não, uma pergunta não, aqui. A Aline vai preparar uma pergunta. Eu queria fazer depois uma sequência de três. Uhum. Né? É uma sequência de três. Por exemplo, é, eu vou fazer essa sequência e ele me prepara uma pergunta. É, blogueiros de referência. Você tem um blogueiro que seja daqui ou que seja é, do Brasil ou do mundo. Gente, olha só. Você tem um. Quem assim, que eu, olhar... como Eu, como, é, como, como construtor de conteúdo, eu dificilmente consumo conteúdo. Sabe como eu assisto histórias das pessoas? A Carolina assistindo do meu lado. Mas, assim, o jeito... Eu não, eu não me inspiro uhum. em ninguém como blogueiro. Não me, inspi, não Sim, me inspiro. Você é bem original. Você é, acha? Eu acho, eu acho. Eu não me inspiro em ninguém como blogueiro. É, mas... Eu você gosto você da... mesmo diz que você, você é um margense, você é um europeu com corpo margense. <risos> tá? Ele é um europeu com... Gente, aqui, aqui faz muito calor e às vezes eu sinto que não fui feito pra esse calor. É, é eu sinto <risos> isso. <risos> eu tô vindo, A cegonha vinha vindo, eu digo, digo isso sempre. Deu uma turbulência, caiu no Brasil. Ela ia pra Europa. Ela ia pra Europa. <risos> aí teve que fazer pouso forçado não, aqui. Mais gente. Maravilha. Aí logo aqui, Mas graças a Deus. <risos> aí, aí, o que, aí, o que você me perguntou? É, blogueiro referência. ah tá. Então, eu gosto da espontaneidade da Ashley. Que é. a Carolina assiste. adora a espontaneidade da Ashley. É uma blogueira de... Ela é Caxias? Era de, Caxias. de Caxias? é de Caxias. É uhum. muito, muito não. bem ela recomendada. É muito Depois muito vocês pesquisam. Assim, né? é Porque É, ela... nessa área. Ela é modelo, ela faz trabalho pra lojas. Uhum. Legal. Mas eu a espontaneidade nas histórias. É dia a dia dela, então né? é. é muito bom. Vocês não vão encontrar semelhança, porque não tem, realmente. Mas eu gosto da espontaneidade. É então eu falo assim, eu vou ser espontâneo também. Eu vou ser o que eu sou com a câmera desligada. Uhum. Entendeu? É igual às vezes eu tô, eu, eu falo normalmente, mas às vezes eu tô brincando com a minha tia ou com a Caroline dentro de casa, aí eu falo assim, é Caroline, e eu uso esse mesmo tom pra falar, mas é, tem isso? Tem, tô todo mundo acostumado, tô é. falando isso, porque eu, eu falo meio cantado às vezes, uhum. né, então eu começo a falar desse jeito, porque eu me inspiro em mim, no nosso dia a dia, na nossa sim, loucura sim. que é a nossa casa, que é doido, tá? É. Não é normal, não. Não é normal. Às vezes eu. E, e, às vezes, vou contar aqui. Às vezes a Carolina tá muito quieta. Eu, ela sabe que quando eu falo é, Carolina, é porque eu tô chateado com alguma coisa. Uhum. Mas eu não tô chateado com nada. Eu falo só é, Carolina, pra mexer com ela. Uhum. Eu, é, Carolina. Ela fala. Por que, que, que, que foi, de casal? Que que eu fiz uma que pergunta é. nos bastidores e vou fazer aqui. É, Faz aí, ó. gente. Carol, qual é a frequência. A frequência. Ah, <risos> a fama atrapalha. A Qual oh, assim, é, a frequência, a forma, é, qual não, a frequência é. de vocês? Me conhecendo de, culto, de culto, de culto. Ah, não, não, não. <risos> <risos> Mas vamos lá, a correria do dia a dia. Como é que vocês... É Carol, Carol, é é, tem coisa que eu é, posso, então não posso falar. Que horas eu, não, eu, hein, só, Carol, eu, Carol. eu cheguei ontem em casa? Não sei, eu tava dormindo. Duas horas da noite. Vou fazer vez. um patrocínio tão forte virão. <risos> não, eu tenho... Concept Vip. Desculpa, desculpa, retiro o que eu falei. Concept Vip, <risos> texto, texto. É, <risos> <Texto. risos> tu conhece. Eu acompanho, cara. Não, é. não, eu acompanho. Não, eu acompanho. Você toma o um Concept Vip, texto, Zaquinho? Não, o Concept Vip é muito bom. Se tá? ah. Pesquisa também. Toma o diazinho, no... porque a gente não precisa de texto. Vem pra cá, conceito. A não precisa não. Preciso tá ter. doido? Puro suco? Vou mandar é. esse vídeo pro pessoal da Conceito eu pra aqui Né, Ó, inclusive, vai ter agora, vou fazer um merchan rapidinho que vai ter o um lançamento do site da Conceito em breve, tá? O site que todo mundo vai poder comprar de todo o Brasil. Eu vou liberar legal, em breve legal. um link, né? Com o meu, o meu arroba para você ter desconto uhum. lá no. Um abraço pra vocês da Conceito, tá, gente? É amo isso. vocês. Queremos vocês aqui com a gente. Patrocina gente. aqui o Vem podcast. Comigo, gente. Aqui, ó. Só traz gente top. É, ó, como eu falei, blogueiros de referência. Você tem essa Ashley que você gosta, mas não é assim. É. Você não se inspira em ninguém assim, ser uhum. é natural. É a sua área, você gosta muito de, de, de cantar, que eu sei, você, você é cantor, você é referência nessa área. Apesar de hoje no, no, você não blogueiro, você não explora. É. Eu acho que até um dia talvez você possa. Penso. É, como não esgotar conteúdo, você pode. Eu sei que não esgota, uhum. mas você pode até usar essa, essa, essa seu lado cantor. mas como cantor de referência? Cantores de voz. Que... Gente, um eu, já... eu, eu sei. Eu sei mas... um. Ah, eu sei um, que eu tô sentindo aqui. Meu Deus. Quem será? Eu gosto muito da Núbia Cozolino. Ah. Você votou do tubarão! Tu <risos> tá ele tem que falar também que, ela, ela invita, é achar, que Nube, monter, bater, ele é ótimo e imita o pessoal. Mira a nuvem, mira a nuvem, mira a nuvem. Não, não, vamos lá, gente, Marcelo, não tá na nuvem. Eu faço mal. Como é que ela mal? cantando? Vai, amor. Ela canta assim: Você votou do tubarão, prefeito ladrão. Mas, meu amor, não tem problema, doudão. Mas vamos lá. Cantores de referência, Desculpa, Marcelo. Mano. Cantores de referência. Gente, tirando a nuvem, tirando a nuvem Tirando a nuvem pelo amor. Tirando a nuvem né? Tá. Não, gente, cantores referências. Fernanda Bruno. Ah, ah, eu não vou falar. Como, sabe por que eu acho? A espontaneidade. Ela não atende o mercado gospel. Ela atende o que, o que Deus colocar no coração pra fazer. Isso é muito importante. Entendeu? Não acho que é assim, por, por exemplo, a melhor voz da, da atual geração. Entendeu? Eu tenho uma voz muito particular, tenho um grave muito particular, mas uma umas letras e uma visão para a atual geração que eu me identifico muito. Uhum. Entendeu? Então... Fernanda Brun. Fernanda Brun. Outras, outras, Tem outra, Midian Lima. São cantores que eu escuto, uhum. né? Eu escuto muito Midian Lima. E você, Penta o Costa worship? Ou você oh, é pento que... Gente, pento chip, porque misturou os dois e tamo aí. Vocês já ouviram? Jev... Acho que é Jeff e Aham. Já é. sentiram que eles são um, é, um... tentando é, é, um chip? É. Eles são top. É um uma novo segmento dentro do segmento, que dança. Tá nessa... É um novo? <risos> Tem um pentecostal, tem um worship e tem um pentecostal. É, oh, eu tava. Aquela, aquele vem, com la bareda, o vem como labareda, totalmente de... worship. Vem como labareda de é o worship. Aí você. Tem um Se pandeiro. tocar um pandeiro nessa música, muda tudo. Se... <risos> e, ele, você é pentecostal ou worship? Eu sou pentecostal. Pentecostal. Pentecostal aí, Carol. Você é pentecostal? Dois... Eu gosto ah, é. do... de alguns dinhos né? Agora que a gente tá é, inserido muito numa igreja ouvir... com, a... ouvir... com essa ah, visão, a gente tá ouvindo muito. Gente, Mas eu gosto muito dos clássicos. Eu quero é. mandar aqui um abraço legal. aqui. Um abraço pro, ah, é é, pro pessoal da LS Lanches, correto, Dioclécio? É Lucas, né? Nosso amigo Lucas, um abraço, ah, nosso é patrocinador. O é, se quiser trazer um docinho aqui pra gente, tá bom? A gente é. aceita. A gente aceita. Tá bom? <risos> Não sei se ele tá assistindo. É, Júlio Festas, tá? Não sei se já sumiu ali. Júlio Festas, os melhores passos de festas. Maravilhoso. A gente tirou foto lá, né? A gente tirou foto é, lá no dia que o Theo chorou, no a gente, é. é. gente fotografou. Júlio festa, tá? É, Alto da Pizza, da pizza da Pereira, da... gente, do Darlan. Darlan fala, não sei o que, do Ma... Dani fala que Marcelo é cozinheiro, mas eles também são pizzaiolos lá, eles estão fazendo top. pizza. Rei melhor do pizza. Aço, ó. Rei do Aço. E a Bravos, tá? A Bravos também. Vamos lá, Marcelo. Eu sei que o Marcelo é um cara ocupado demais, mas eu quero ter... só terminar aqui, última pergunta. Fica aí, tranquilo, vai, vai no seu tempo. É... Pregadores de referência. Pregadores de Ou, referência. Seja local, seja real. Você que sabe. Gente, olha, ser... eu ouço muita gente. Eu gosto muito. Ouço... Astronaudinho. <risos> é demônio puro! <risos> essa não, essa não. Mas só essa não. É. Referência não boa. É, mas, olha, eu gosto muito da Gabriela Lopes, a mensagem da Gabriela Lopes. Vocês já vi, ouviram Irmã Maria Lorena? Uma senhorinha? É, uma senhorinha que, que, que ela é uma, uma das... Curto. Da, da Deus é Amor. Mas ela que... é bem atual, assim. Ela é assim, Jovem, ela participou de um forte. podcast. É. Ela não é desse tempo, ela é uma missionária, ela não é uma pregadora, né, na verdade. Só que ela foi levantada por esse podcast, então ficou muito famosa por uhum. causa desse podcast do pessoal do, do, do Davi Miranda, né? Mas é, é, é, fora eles, eu tenho outras pessoas que eu, que eu ouço, assim. Né, como a própria Fernanda Brum, que eu escuto como as pregações também. Pensando, Marcelo e Fernanda Brum? É. Vamos promover. Gente, bota hashtag Marcelo e Fernanda Brum no podcast e olha Me pra cima. <risos> é, e, é, porque eu gosto muito de ouvir essas palavras. Mas, gente, olha só. Eu fico horas ouvindo meu pastor pregar, se deixar. O que biletar, a gente vai trazer aqui, pastor Gessé. Fico horas de deixar da... ouvir. o pastor Gessé. também. Da bispo, bispo, Davi. Também. É. Bispo Davi. Bispo, bispo. Não, a gente, não, é que a gente, a não, é porque a gente, porque a gente a esquece. A gente, tem, é, a gente é acostumado a falar pastor, mas é, é bispo, é. Eu apóstolo, não é Minha desmerecendo, é não. É, vamos trazer ele aqui, vamos marcar, vamos entrar um, marcar um dia para ele vir aqui. É, eu tô tentando trazer um rapaz que é o pastor Arlan, que é da igreja de Pebetá, do, é, do Marcel Tosta. Uhum. É, o nome, né? Ah, da Graça. sei, sei. Eu quero trazer também o, o, o Davi... E vamos a assistir tudo, Outro, avisar, está a gente. A Luana tá assistindo o Wellington, eu quero trazer o Wellington aqui para fazer uma parte de no novo. Traz o Wellington a uma o parte de novo. Estar, pai tá estourado e, Inclusive, eu, acho, eu, que ele tá, eu <risos> acho que ele, tá, ele tá, de, tá de folga não, tá de é. férias não mês de Aí, setembro, maravilha. Ele conversou comigo. Vou marcar com ele para ele vir aqui, ver se a gente faz, faz um... Santos, tá? É, Aline, manda essa pergunta aí, Aline, que tá no seu coração, que tá é... na sua mente... Eu Depois eu vou seguir um raciocínio aqui pra gente... Vocês, tipo assim, com o crescimento, com a fama, né, gente? Porque é famoso, sim, né? Sim, sim. Vocês já pensaram em se mudar de Malá? Já. E ir pra outro lugar? Já pensamos pra poder viabilizar essa questão, mas são coisas que Deus tá fazendo, né? Uhum. A gente tá esperando em Deus... E, e seguindo o caminho, porque é assim, né? É o que a Caroline falou, conforme as orações, as portas vão se abrindo. A gente vai colocando o pé e o mar vai se abrindo. Uhum. E Deus vai direcionando. Porque assim, às vezes a gente. Quando a gente vê que muita coisa pode dar errado quando a gente vai por caminhos precipitados. Então, eu vou pisando devagar. Se uhum. o mar fosse abrindo, eu vou avançando, né? A gente vai aguardando, mas já pensamos. Porque precisa ter a mobilidade que tem que ter, uhum. apesar da... A Carolina já tá fazendo autoescola, né? Autoescola Alicar, tá? Super recomendo. <risos> <risos> não, não pode, não. Tô, a Carolina já um está fazendo autoescola. A Natalza auto <risos> é top. Carlos Siqueira é. um abraço meu amigo a Carolina já tá fazendo outra escola e e em breve ela vai estar dirigindo, porque a gente tem carro, a gente só não dirige. Não, é. é. é o é, é uma tristeza pra ônibus, né? É, é, é, então, é, é, o que acontece? É, né? Tá todo lugar, porque Até tá uma, realmente é uma guerra, né? Uhum. Da prefeitura com essa empresa, a prefeitura cobrando, multando. E existem coisas para acontecer que, se Deus quiser, vão acontecer, que eu não posso dar spoiler, porque tem muita coisa pela frente. Uh, yeah. Mas <risos> é, é, Mas o que, que acontece? A gente. Essa mobilidade, eu tô todo dia em e é como eu te falei, ontem eu tive Magé, Pia, Betá, Santo Aleixo, ainda Gente, voltei eu fui Magé segunda-feira, sa... eu esqueci como que era em Magé. Eu muito tempo que eu tava dez Porque dias o dentro do ônibus. que eu tava é mais centro, ônibus. né? Bem mais centro. <risos> o, o Isaac também foi essa semana Foi semana passada mesmo. Né? Magé, é, ônibus lotado. eu tinha ido lotado. Correios, né? que ele tinha Tem ido nos Correios. Viu? Ele deve estar revolto com os de correntes, né? Porque eu mandei ele, pedi pra ele fazer uma entrega Aqui o pastor, lá. pastor Oziel. Ele não, Osiel. Voltado com ônibus. com ônibus. Oziel <risos> Oliveira, tá mandando um abraço, tá toda aqui mandando um abraço pra você, Marcelo. Oziel. Um abraço, meu querido, obrigado. Ele, ele pediu pra anunciar aqui, no caso, dia 15, feriadão, primeiro aniversário da Demagé. Um abraço, ah, pessoal da Demagé, muito. pastor Vandilê, Aí, nosso pessoal, amigo, já teve com a gente já. É... Marcelo. Sim. Claro que a gente está falando de cantor, de pregador, de blogueiro, tá? Mas uma pessoa, Marcelo, uma pessoa, uma, uma pessoa no mundo, no mundo, se, que você pudesse conhecer. Meu Deus, que difícil essa não, pergunta! Tem que, ser uma, tem que ser uma, só pode ser uma. Meu Deus! Que tipo que assim, difícil. e você pudesse fazer só uma pergunta para essa pessoa, que pudesse tipo assim, não tirando Jesus, tá? Tirando Eu Jesus, amei, pessoa, né? pessoa. Por é, um exemplo, você... o presidente dos Estados Unidos. Não, uma pessoa. Um influenciador do mundo, um cantor, seja gosto ou não, uma pessoa. Quem você... E qual pergunta você faria? Fernanda Brum. Não, não. Não, mas... não, interessante que não é. Né? A Fernanda Brum acho que eu ouço tanto que as perguntas que eu tenho, ela já responde sem nem saber. É a, a essência que ela carrega, né? É, muita coisa, eu me identifico com muita uhum. coisa. Engraçado. Qual seria a não. pessoa e qual seria a pergunta? Gente, então, vou usar essa minha área como blogueiro, né? Essa minha área como blogueiro, eu. Eu perguntaria pro Carlinhos Maia qual foi o segredo do crescimento. Carlinhos Maia. Porque, né? gente, o histórico desse menino bate 8 milhões de views. Gente, histórias. O, é. É. o engajamento dele é incrível. Entendeu? E eu quero saber, eu quero entender. Porque ele não pegou Rios. Rios tá levantando muita gente. Assim como. Ele não a... pegou a época do Rios. Ele não Carlos pegou, não, Ele levantou sem Rios. Entendeu? Tem gente. O que, que acontece? Tem pessoas. O que, que tá acontecendo hoje, né? Tem pessoas que fazem um vídeo. Do seu filho dançando, o vídeo bate um milhão e você bate de cara Muito 15, 10, 20 mil seguidores. Uhum. Você se tornou um influenciador, você só precisa segurar aqueles conteúdos, entendeu? Sim. Só que agora tem o rios que entrega pra pessoas que não são seus seguidores. Antigamente era mais difícil, então uhum. eu perguntaria qual é o segredo? Porque aí dentro desse segredo você domina tudo. Qual o segredo por detrás do por passado? Por detrás do Daqui desse, três, é. dois, dois, três anos atrás. É, que não quatro tinha quatro esse, essa função do rio, porque tem gente ficando famosa e rica através do rio. Até porque era, antigamente a ferramenta, o Instagram era uma ferramenta de, de fotos, né? É. Hoje, entra... na, hoje... Até o símbolozinho parecia que era uma câmera, tipo, de, tirando foto, Isso, né? Isso, era uma, uma era uma rede social ideia, de foto. de foto. O texto tinha limitação. Era muito limitado. Quando eu comprei o meu primeiro celular que, que, que cabia o Instagram, era aquele que levantava, assim, uma tampinha uhum. e o teclado aparecia. Um monte de teclinha. Um monte de teclinha, assim. E aí, era esse o Instagram. E aí, era, você ia passando pro lado, assim. Era, postava só uma foto, botava um filtro que... Transformar você em amarelo. É. Era um negócio assim, era um negócio é. assim. Lembra E o pessoal crescia Cimera. muito. címera Lembra? Era falar. nessa época que eu baixei o hashtag. E outra coisa é... O é pessoa... a mesma coisa. Tinha as hashtags, mas o pessoal não seguia a hashtag. Eu nem sabia pra que servia a hashtag. É eu. De eu botava, coração eu, eu, boto... colocar, eu tá? botava você a hashtag é, amor, hashtag família. Vocês viram hashtag, que eu quase caí aqui. Hashtag, é, família. É mas, era... mas era só por botar mesmo, porque eu nem sabia o poder que tinha a hashtag. Eu não sabia. É interessante, né? Aí eu perguntaria isso pra ele. Porque, tipo assim, ele vem de um tempo... Claro que ele não é dessa época que eu tô falando. Mas ele vem de um tempo aonde não tinha toda essa facilidade. Hoje a gente tem mais facilidade. O primeiro vídeo que me viralizou meu foi um, um vídeo de formato... Come... Comédia. Comédia. Mas não era um Rios. Não tinha esse nome. Uhum. Eu vivi no meio da minha carreira como blogueira essa transação pro Rios. Caramba. Que, os que deu um ano. Né? Era vídeo. Era vídeo. Era vídeo. Caramba Entregava para os meus seguidores. Carlos de Maia, qual o segredo? Carlos Maia. Você... É, vou ligar para ele. Assim que terminar o podcast, eu ligo para ele. Gente, vamos lá. É, Marcelo, a gente já vai te, te liberar. Sei que vocês estão cansados. Ah, não, não Estou gostando. Mas, não, não sem assim, prensa, mas, mas a gente vai começar, gost... começar a pensar no. Começar a pensar no. no né? Né? Quais são os planos futuros? E aí, Carol? Responde você. Quais são os planos futuros, Carol? Planos futuros. A gente tem tantos que eu não sei nem, nem mais, que, é. é claro que a gente, claro que com certeza vocês sabem disso, uhum. vocês são bem instruídos, tanto é, espiritualmente, e, né? Que tem coisas que a gente não, não, não se fala, né? Tem coisas é, que. Então, né, é. Mas, assim, coisas que eu posso contar. E aí, Marcelo, um, um plano futuro é. Eu quero muito que a Caroline venha expandir a profissão dela. Ela fala vem mais, Carol, da sua profissão. Fala é, o que, é que, que, que você faz, gente. Fala Como o que você faz. faz. Estética, Porque o pessoal tá? fala estética e acha que é, sei lá, só é. algo simples. A Caroline Mas atende não, é dentro, estética, dentro da Gin, né? Ela abrange várias coisas. Fala onde né? você atende, o horário, hora, na telefone. Jean, tá? é, o telefone é o meu mesmo, 21 986 227 <risos> Entra em Eita, contato com a gente que a gente passa o contato aí. dela. Então, eu trabalho com estética facial, corporal, trabalho com limpeza de pele, tratamento de manchinhas, você que tá satisfeito com as suas manchinhas a sua pele, fala comigo. Eu vejo muito pós você postando coisas. sobre pós-operatório. Opera... Pós pós opera... pós Rapaz, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei nervoso, Carol, com o um vídeo que você postou da mulher fazendo a solução caseira. Cara, olha. uma brecha! Inclusive, eu botei uma caixinha lá, gente, porque tem muita gente que faz muita coisa. Dá um recado oh, pra essa galera aí, Carol, é, que por faz... Por favor, para de usar pó de café, açúcar, essas coisas na pele que, gente, isso não faz, faz nada mal. na pele de vocês, só agridem a pele. Eu aprendi a fazer skincare com a Carolina, eu passo sabonete... Tem é tanta coisa boa, baratinha, dormir, que vende na farmácia... Liftinho, Por isso que eu tô com essa pele é, de pêssego. <risos> que faz no seu rosto, é melhor pego um olhinho um de coco fazer igual aquela irmã, Pega um olhinho de, de coco, de coco é né, de que o papai né. me deu <risos> e vai fazendo uma massagem que é melhor do que usar pó de pode café nadir. a senhora Nadine né, tem um vídeo ela que ela é fala assim não pode passar ferro quente no cabelo, cabelo. é pecado meu então, Deus, é é é é feira, Deus. Pode... quando você Deus. quer que seu cabelo fique assim bonitinho passa um olhinho de coco, coco. <risos> Ela é uma graça, ela é uma graça. a saída do Mago, aqui, apareceu aqui o EG esquecendo. É. Um abraço pra galera da Açaí do Mago, quiser trazer uma saída pra nós, fica à vontade. Que agora a gente tá perto de vocês, agora não tem como falar que não pode trazer. É... Marcelo, não sei se você poderia sentir vontade aqui, se você dá uma palhinha de um hino, eu sinto que eu... Ah. Tipo assim, eu sal... eu... coração, saudade de ouvir você cantar. Ah, olha assim, a Carol ó. faz ah, aqui, né? vai, Carol. Saudade, gost... A gente, <risos> um louvor... Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Glória a Deus Vai lá em casa no culto na segunda-feira que a gente faz <risos> música junto Vamos sim, quero ir assim é, segunda esperando vai bombar, segunda a gente, que vem Esse mês de setembro a gente está querendo lançar algumas lives aqui né? E a gente está querendo no, aproveitar alguns momentos né? Essa época de política, também trazer alguns convidados Para dar uma divulgada no estúdio E a intenção nossa é divulgar esse estúdio Estou né? muito e, feliz com esse estúdio Cara, estou feliz e, e um recado aqui Nós temos aulas de teclado, violão com o professor Silas tá? Um excelente professor, um professor top o Silas, é top Silas é demais. toca demais Tivemos uma live aqui na segunda. Um abraço para o Diogo e o David que estiver aqui com a gente. Uma live experimental. Gente, o David está arrebentando. Tá Nos vídeos é. cantando. Gente. Inclusive, quem faz a produção é o Tio Crescent. Sim, que, agora, caraca, que agora passou pra cá. É? Que agora passou pra cá. Por Esse isso que eu te falei menino, que o projeto. Eu vou fazer propaganda de vocês lá no meu Instagram, gente, por, isso que eu que, por isso que eu falei que o projeto é, juntou o nosso projeto com o projeto dele e bateu mas, certinho. Mas, mas, né? Deus, né? Deus, Deus bateu junta certo, propósitos. Junta É, a gente conversando verdade. e conversando no filho de alcance. Amei lançar. aqui o espaço. Não foi que... proposital, tá? Não foi assim, tipo assim. Eu comecei lá, mas já pensando em montar com ele, não. Não foi, não foi, Deus sabe disso. Não fiz assim, vou, vou ver como é que é ah, e não, não. Olha, tá linda aqui a transmissão. A transmissão tá vendo? legal. Perfeita. A gente equilibrou o brilho ali, o contraste. A gente tá devagarzinho acertando, a gente vai acertar. Em nome de Jesus. E, gente, é, os planos futuros, né? não, não, não, bem dizendo, foi é, respondido claras. Mas tem planos... Planos... É, sei lá, profissionais, é, já, já tem o seu estúdio é, já? profissionais sim, crescer mais, né, com certeza. Mas já tem um estúdio localizado. É, eu tenho um plano que vai envolver vocês, eu quero muito ter um programa estilo podcast, e a gente vai conversar aqui, fazer uma reunião depois. <risos> que... <risos> oh, Entendeu? meu Deus quero do céu! Eu quero muito ter um programa de vai ser um, não vai ser nem um podcast, eu dou o um nome de talk show. Oh, é um talk show. ah, ah ele meu eu desculpa. É o um talk ah, talk mas show. Gostei, não, não, não. Eu já te falei até antes, né? A gente conversou no, no festival na festa. É, foi né? a gente já tava com esse projeto mesmo. E que as portas estão abertas. E a gente também, Marcelo. A gente, nosso propósito também é montar uma outra sala aqui. Pra gravar single, single, single, não sei como é que pronuncia É, é europeu, tá Eu sou europeu perfeito, E o Silas, né, que a gente já tem o teclado E gravar alguns, alguns singles vai também Seja externo ou interno, mas aqui a gente vai ter um espaço pra isso Vou né? te dar uma Entendeu? dica quando a gente terminar aqui Sim, Já é e... de e... ideias Não, Marcelo, o Marcelo é excelente, é cara uma É uma caixinha de, de Marcelo. Ideias, cara Marcelo, é completo. Eu, eu, eu, fico, eu fico curioso eu fico curioso, como é que surge tanta criatividade se você é. não consome tanto conteúdo? Você está entendendo? Porque geralmente diz a, a, a lenda ou a mídia, ou, os mais velhos, que nada se cria, tudo e se copia. copia. Só que Marcelo veio Deixa com. Não. Fala aí, Marcelo. Eu, eu acho que... o segredo. Não, eu falo que o Marcelo é uma pessoa muito abençoada. que tudo que ele vai fazer, ele sabe fazer. Eu acho incrível. Você ah, sem se, se mais de fazer, fazer, ele faz. Ele faz tudo. Se ele tiver que. Ele é casa, pintou lá, cara. viu é, é, vi é, o papel é de parede, né? Soltou dois pisos lá. A gente sabe que essas coisas é difícil pra uma pessoa que eu nunca, nunca sei. fez, nunca Mas ele pegou, ela rejuntou, pegou, colou o piso. Eu fiquei assim. Ué, quem colou esse peso? Eu fui, eu fiquei sem gente. Não, <risos> não, não. É uma que eu ele que pega, eu ele quero. não eu aquela que pessoa que... não é aquela, é aquele tipo de pessoa é proativo, que coloca um né? impedimento na frente. Ele... Se ele, não sabe, ele vê um vídeo no YouTube, ele pega e ele eu faz. Tento então, no é máximo isso, isso eu fazer eu quando muito quando, eu... Muito quando Eu eu gosto muito disso assim. Agora hoje vai, hoje vai é. ser quente essa noite. Eles estão se olhando assim. Cara, Cadê boa. aquela moça de sexo? Pode? <risos> Essa noite, Eita! É. Deu oh. calor aí, deu calor. <risos> Bom, seguimos aqui o nosso podcast, que é no que tô apresentando. Aqui, Marcelo, o Lucas, o Lucas... O Lucas... Santos botou que você ser é um exemplo de re... resiliência. Quem falou isso, gente? Lucas Santos. É o Lucas, né? Obrigado, é Lucas. Lucas. Deus abençoe sua vida. Eu lembro, Lucas, que é o da, da LS, né? Da LS Lanças. É mais elogio gente, Marcela, desde ele botou onde você toca, no caso, vira ouro, né gente, meu Deus, vocês querem yeah. me matar ah, hoje gente. vocês querem me matar hoje manda gente, mensagem pro programa de magia aí, gente eu pode gosto. mandar, manda um, pergunta, pode, gente manda pergunta, manda, pergunta pode perguntar, tá é, é, é, eu gosto de fazer as coisas com excelência, essa questão da criatividade quando não tinha essa era de, de internet na palma da mão pra você usar a internet, tinha que eu Sim. lembro que até na época de escola, Marcelo, você era criativo, apresentação. É, é, é, ele, fez, ele fez um, um clipe do, do Michael Jackson. Ah, no cemitério. Não assistem não assiste No esse cemitério, clipe. gente. Não, eles não conseguem assistir porque tá privado no canal de um amigo meu do primeiro ano do ensino médio. Que vocês não vão conseguir assistir. Destrava, meu filho, destrava. Mas ele ele mesmo, nem tá mora no Rio, ele me mandou o link esses dias, Se acharem ele gostam. e deram um dinheiro, não vão achar, nome de Jesus. Gente, é tipo um clipe no cemitério de Suruí. <risos> com, a a de sempre, de é, é. com a música Thriller de fundo. Ele o lugar que ele mora. Com a música Thriller de fundo. Era um trabalho de inglês, do Halloween. Na época, a, gente, a professora pegava muito as datas comemorativas e a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, é, eu vou fazer, fazer clipe. Eu, Regina! Tá Regina, 20... Regina, eu não, Regina eu nunca mais me Regina, Regina. Né, gente. Aí, o que, que acontece? Eu, nessa época que não tinha internet na palma da mão, que pra você acessar a internet sempre assim, aqui pra um computador, eu assistia os DVDs, assim, de o que fosse, por exemplo, assistia o DVD de, de, dos meus cantores favoritos, Bruna Carla, Fernanda Brum, Bruna Carla não, que já é mais a, pra cá, mais atual, mas os DVDs, Cassiane, tudo. E eu ia lá onde ninguém ia, nos extras, bastidores, eu assistia o ah, que que era a preparação. Olha só o segredo, olha só. Caraca! Eu essa sempre fui é assim. Eu essa... assisti o que que era a preparação, que a, a, a, na época a Ora, MK, viu. que fazia... Ela fazia tudo making Um, um making-off, uma preparação de divulgação de autógrafo em loja, para poder divulgar um, um, um trabalho. Se ia gravar um DVD, ficava divulgando na 93. Só que hoje a gente mudou o, a linha de divulgação. Então tudo que eu via, que era revista, que era TV, que era... A, gente, eu a essência do marketing, ela continua, né? A essência do marketing. O que muda é os canais. O que muda os canais. E a o, forma de propagação, mas, os canais mas a que essência muda. do marketing, ela... O marketing, o segredo, pega isso que eu vou falar aqui pra vocês agora, qualquer coisa que vocês vão fazer. É falar o que as pessoas querem ouvir. Você pode fazer isso através de uma placa, através de um vídeo. O que, que a pessoa quer ver? Se eu estou num ambiente, Surui, um exemplo que é, Aqui a gente tem uma pluralidade muito grande de lanche, de hambúrguer, de pizza, show, muito bom, o pessoal consome, mas se eu quero colocar um diferencial que vai vender, um cachorro quente que também tem muito, eu vou colocar, ou, aí eu vou fazer uma placa, como que eu faria essa placa? O melhor cachorro-quente do momento. Alguma coisa que eu ia botar com um cachorro-quente gigante na frente, que toda vez que alguém, um de nós de Suruí, passássemos e olhasse... Assim, Pensasse nossa, um cachorro quente e ia lembrar dessa pessoa. Do, nossa, do, do, do, do olha ali, que... tem algum diferencial nesse cachorro quente. É falar o que a pessoa quer ouvir. É eu virar para um vídeo meu e falar assim: por que, que o prefeito tá sempre com essa camisa azul? Ninguém pergunta isso para ele. E eu marco ele e ele responde. <risos> Entendeu? É, é, é o marketing. diferencial, é o marketing, é você falar, é você. As pessoas assistirem, ouvirem, verem aquilo que, você, que, que elas querem, que né, vai dia dia. causar curiosidade, que se identifica. Entendeu? É isso. Esse é o grande Por ciclismo. exemplo, a gente estava conversando aqui sobre o despertador, né? 7, é. 710, 720... Hum, se eu fizer um vídeo falando sobre isso, você não acha que viraliza? Vai viralizar. Entendeu? Tá. É Todo isso. É. é algo que você acha em comum com muitas pessoas. Entendeu? Como, por exemplo, é, é, vários outros fatos que acontecem na vida de um casal, no dia a dia, Entendeu? Eu posso contar na internet que, por exemplo, quando a Carolina briga comigo, eu começo a murmurar coisas sem sentido pra ela achar que eu tô falando alguma coisa. Ela fala comigo, eu fico... Quem Marcelo? Fala alto pra eu escutar! Você é legal, Marcelo. Entendeu? Gostei dela. Eu faço isso. É bom, é bom. Eu tá bom, É calúnia. Fica perturbando, né? ela vem conversar contigo, né? Quem Marcelo? O que você falou? tem coragem de falar alto, Não. Fala, lindo Você... eu, fico, eu fico também assim. Não, mas é quando eu, falo, quando eu fico assim, fazendo aí ele... quê? Fala de novo. Aí eu não falo. Palhaçada. É eu quero ver falar na minha cara. É, assim mesmo. Eu quero ver se é mulher mesmo fala na minha cara. É. é. Ah, que eu nem sei julgar a eu pergunta. Você tava falando sobre... Essa criatividade, a criatividade é, né? Então por, acho que vem daí. Porque hoje você não, não é consumidor de conteúdos. né? Assim, não, um, é muito difícil. É, apesar de você ter um. Você segue pessoas, mas você não fica consumindo. É, eu só vou lá, vejo o que tá acontecendo no mundo e vou embora. Sim. Entendeu? Às é muito assim. Às vezes é, assim. conto, Às vezes é a Caroline que me. Você pô. é tipo o Silvio Santos, porque o Silvio Santos ele diz que assiste Netflix. Ele falou no programa de uma vez, assistindo, é. ele falou dos programas da Netflix. Tudo bem que deve ter algum né, alguma patrocínio, alguma não coisa. Não tem. Não. Eu creio que não, mas, não mas eu pensei que podia, assim, poderia ter alguma ah, coisa, ah, ah, mas ah. ele fala que assiste. Ele não assiste SBT. É. Ele é. não assiste a novela mas mexicana. Ele não assiste a novela mexicana. Mas eu leio muita notícia. Eu só não consumo conteúdo de influenciadores. Entendi. Mas notícia eu tento abrir e ler a matéria toda. Sim principalmente se for, eu não, não sei se vocês repararam, é muito difícil dar notícia ruim. É. Eu dou notícia que tem fundos engraçados. Às vezes até uma coisa que não é que é ruim, mas ela tem aquele fundo engraçado. Eu dou aquela a notícia. A vacina vendendo em Gente, é. uma vacina nem tinha chegado no Brasil a vacina falsa vendendo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, é, é, isso foi no início da pandemia, eu botei isso. É, nem é um vídeo muito visualizado, mas é um vídeo que o pessoal riu muito desse vídeo é mais madureira mas aí é isso entendeu eu, eu consumo notícia porque eu preciso saber o que tá acontecendo no mundo para poder notícia tem coisa que passa direto gente não dá tempo é, é igual eu tava lendo hoje umas notícias que eu já quero postar, coisas que aconteceram no Rock Rio, que eu morri de rir. Igual botaram aquela menina, gente, eu vou falar. A MC eu Carol não pra cantar no Rock. Você já assistiu <risos> o vídeo? MC Carol. Ela grita o tempo inteiro. Né? Ah, ela grita para caramba. Gente, eu falei, gente, o que, que é? essa menina tá fazendo? É uma que grita aí? muito alta. Redundância. É. É. Ela... É. Grita baixo. Ah, é. Não se <risos> entendeu? Não, né? dá tá tá tá tá não... conta, né? além conta, do... Entendeu, é. gente? eu quero, eu tenho tanta coisa que eu quero noticiar às vezes, é muita coisa muito conteúdo. Rapaz, e como como, como você cria, você cria com seu celular, você cria com câmera como é tudo, com celular. Do celular tudo celular tudo. tudo e só um comentário, porque eu conheço o Marcelo ele, hoje ele tá com um celular legal mas ele começou com um celular popular, eu... assim, popular que eu digo assim, não era porque dá, fala um pouco sobre começar com o que tem. Que é um exemplo aqui do nosso aqui, que nós estamos começando com o que a gente tem. Fazer os videozinhos fora desse segmento do blogueiro de Magé, que as pessoas já apreciavam, como você falou, comida, casa, dia a dia, era com um Samsung comum. Samsung comum. Comum. Um J5 ou 7, uma coisa assim. Não, cinco, sete, 5 ou 7 eu fui assaltado. Ah, é. É, assim, <risos> triste. Eita. Eu fui assaltado uma vez. Aí, aí eu... Consumia com... Consumia. Criava eu faz... conteúdo criava conteúdo com o Samsung. Com, com, com Samsung. Depois, simples. Carolina me deu de presente um iPhone 7. 7 comum. Que é também, hoje, perto desses, é pequenininho. É, é inferior a ele. O seu é o 7, né? Plus. É o plus. plus. Eu tinha um 7 comum. Olha, e fazia o conteúdo. Comecei a gravar uns conteúdos. Mas eu fiquei muito tempo, a ascensão como blogueiro, 7 comum. Foi esse ano que eu troquei. Foi agora que a WSCel me presenteou. Eu sigo presente, eles, eu sigo vocês que estão na WSCel. Eu gosto de vocês, né? Sim. Gente, Vamos gente fazer, a WSCel maravilhosa me, presente, me presenteou com esse iPhone 11. A gente tá conversando sobre isso, né? E a gente tá querendo ir lá. Vão lá é, uma, I... é o Wesley, Wesley, Wesley, né? eu, Wesley. Eu sigo eles. O W é de Wesley. A WSCL é maravilhosa, só um merchan rápido, né? A WSCL com iPhone que você compra lá, com todo, você tem garantia de seis meses. É um telefone que vem novo pra você, entendeu? Tem todo o suporte pra instalação. É tudo perfeito lá, gente. Eu não me arrependo, não é porque eu faço merchan. É porque eu peguei uma eu confiança, hoje, né? um cuidado. Eles muito eu peguei legais. Peguei um, um amor pela eu pergunto, loja. Toda vez é muito que eu grande. pergunto alguma coisa no direct e responde. São maravilhosos responde mesmo. Responde com o maior carinho. E tem lá uma novidade que é a película de hidrogel. Tu levou Sim. teu celular, comprou um iPhone. um exemplo, comprou o iPhone 14, que lançaram hoje. Comprou, não tem película no Rio de Janeiro ainda eles pro iPhone criam. 14. Eles criam a película, que eles têm uma máquina que cortam a película na hora a película de hidrogel. Não, não, não. Bota a folha, a película legal, sai na hora. Legal. E é uma película muito mais durável. Tá? Merchan, obrigado, WSC, eu amo vocês. Depois eu faço esse <risos> corte e mando pra vocês. Pode, pode, Marcelo, é, pretende expandir esse, esse marketing? Hoje você faz propaganda de marcas locais. Uhum. Mas, tipo assim, pretende... Mas assim, aplaudidas patrocinar? <risos> <risos> não, o Luva, o Luva de Pedreiro, né, que é. finalizou, hoje ele é embaixador da Didas. É, é verdade, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A internet é muito doida. Fizeram um vídeo, o Luva de Pedreiro é aquele. Ca... Ca... Eu esqueci o nome, aquele que faz assim. Uns um, um moreninhos. Ah, assim. sei, sei. Ele é internacional. Dele. Não lembro ele, ele, o nome ele dele. Ele é italiano, eu acho. Se não me é. Ele é muito famoso, muito top. Eles juntaram dois engajamentos. Juntaram os dois potentes. engajamentos. Nossa, loucura. Eu acho que é o único brasileiro, o Luva de Pedro, que o Instagram segue. Que alcançou. Se não é, não o Instagram só, só segue essa página brasileira. E aí, será que. É. Pensa em sonhos maiores? Eu tenho sonhos maiores. Eu tenho um número pra chegar. Para cobrir a minha população, tem um número em tu, mente. Tu trabalha com objetivos? Tipo assim, eu quero chegar a tantos seguidores. Hoje eu, eu chegar... trabalho, tenho metas. Que legal, cara. É, eu tenho um número que eu quero chegar que vai corresponder a uma porcentagem da população de Magé. E é, são essas pessoas, esses meus seguidores queridos e amados, que eles vão é, é, é, me ajudar, me dar as mãos para subir para outros lugares. Eu não quero dar spoiler de nada. Mas eu quero que vocês me acompanhem. Então faz o seguinte, né? Sei que hoje tá, estamos com 15 aqui, batendo 20, sobe um pouquinho. Mas o, o, esse teu seguidor que tá aqui comigo aqui, seja uma pessoa que... Você, qual recado você daria para essa pessoa? Um agradecimento? Um recado? O que, que você tem para falar sentimento? Qual o sentimento você tem para esse seguidor que te acompanha, que te segue, que curte? Que... Olha, eu fico, eu, eu fico assim, eu tenho um carinho, um cuidado muito grande na hora de falar, na hora de encontrar na rua... Todo dia eu encontro um seguidor que para para falar comigo na rua ou que fala comigo por direct, né? Eu quero agradecer a esse carinho, a tirar um tempo do seu dia para assistir esse conteúdo, uhum. para dividir as coisas, entendeu? Porque nós somos pessoas. Nem todo dia o story vai ser maravilhoso, eu admito, gente. E esses seguidores, eles são fiéis, eles estão ali no dia que eu não tô gravando, no dia que eu tô, eles querem saber de tudo. E eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande por eles, eu quero eu só agradeço. Todo mundo fazendo, Todo mundo fazendo. Gente, eu postei, botando no papel de parede, Sim. a minha nova parceria com a Casa de Lazer, que também é uma loja maravilhosa. E tem em vários lugares, né? Não só no Rio. Mas eu postei o papel de parede, o pessoal já tá fazendo em casa. Eu tá colocando é bom, papel é de parede, eles é. seguem muito, eles vão nos lugares que, é, que eu falo. Fazer então também. Ah, é. Não, não, é, é já plano, né? Faz bota o papel de parede fica, parede fica lindo. Depois eu vou mandar o um vídeo para vocês. Eu vou ver se eu posto no feed aquele vídeo. E aí o pessoal fazendo, o pessoal abraçando assim os lugares que eu indico, sabe, lanchonete, uhum. essas coisas, todos os lugares. Existem empresas pequenas que estão comigo, existem empresas maiores. O, então, desde o começo, é, é, pois é, a Cavaza, maravilhosa, que me patrocina nas minhas Cavaza. roupas, entendeu? É, é... Cavaza, vocês precisam de modelo plus size? É, eles <risos> trabalham a, com plus aproveita size. Aproveita que por enquanto eu tô assim. Eles ah, trabalham é. com plus size, eles trabalham com o tamanhozinho do é, Theo. Eu sei, eu sei, eu eles sei. Eles são ótimos. Eu é. Até é. te perguntei, inclusive, eu comprei uma blusa lá há muito tempo. É, é e é coisa boa, maravilhosa. Eu o nome do rapaz. A Cavaza, agora... O vídeo tô parcando ele. mundo das utilidades, oh. agora... O dono, o é um... Cássio. Cássio, é. Eu, vi, legal. eu tô assim, tô assim, muito lisonjeado. Muitas empresas, não só essas empresas, mas também outras empresas, né, como Drogarias Conceito, como outras empresas têm me procurado. Né? São muitas empresas, pode ser que eu esqueça o nome ah. de alguma. Mas a Gafite, Academia Gafite, né? Que é uma academia maravilhosa, que tem Piabetar. Tem em Parada, em Fragoso, vale, vale. em vários lugares, que é uma academia maravilhosa. É uma casa. Eu vou lá, eu tomo banho lá, eu almoço lá no bistrô da academia. Caramba. É, porque Legal. dessa correria eu ando com bolsão. E, e Deus tem abençoado muito, gente. Quando vocês veem uma marca no, no, no, no Instagram de um influenciador, valoriza, segue, busca saber. Porque aquilo ali é o ganha-pão. É, é o ganha-pão, é um ganha né? É. é. Um abraço aqui pro pessoal que o Wellington Santos está aqui assistindo. Eternos louvores. Eternos louvores, quero vocês aqui, tá? Vocês têm história, meu amigo Ziel. É, muito gente boa. O Anatolia do um abraço. Marcos Firmino, é, um abraço para vocês. É, já passamos aqui, Marcelo, uma hora e vinte e quatro. A gente ainda tem reunião de negócios, então vamos <risos> começar pro <risos> com final. Pois é, é. Um abraço pra Climáximos, meu amigo Durval, meu amigo Gilberto, tá? É, eles vão estar tá fazendo aqui a instalação aqui do ar. Hoje a gente está sem assim, A, ah, mas creio que sexta-feira já está instalado. É, já falei do Júnior Imóveis também. E estamos aqui, Marcelo, nessa pegada. E eu, poxa, eu pensei, cara, quem eu vou trazer nessa inauguração desse podcast ah, aqui no é estúdio? É um prazer estar aqui. E a gente está com muita vontade, eu estava com muita vontade de trazer o Marcelo. Tanto porque, claro, né, marketing, né, com certeza, mas porque é um amigo que eu tenho e, e porque isso. eu fui incentivador de eu estar fazendo esse projeto. É verdade. Juntou assim, eu falei, cara, eu quero trazer o Marcelo. Só que lá, lá no outro local, eu ficaria muito, muito inviável, que seria muito complicado, que era muito longe daqui. Então aqui ficou mais fácil. Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. Ah, Carol, tá Carol, feliz sempre feliz apoia, Carol sempre nos vem, apoia. Carol sempre nos apoia. Gente, eu tenho uma mensagem muito importante, né? Já que você falou que a gente está finalizando. Que é, nunca desista dos seus objetivos e dos seus sonhos. Entendeu? Seja numa área de mídia, que é essa área que tem muita visibilidade. Seja numa área de montar um estúdio como esse, entendeu? De criar um trabalho, de, de divulgar pessoas. Seja criar uma loja de roupas, uma empresa de estética, é, um salão, uma barbearia, uma barraquinha que vende, que vai virar uma lanchonete. Não desiste. Procura as melhores referências. Anda com gente que já cresceu, que está maior do que você. Busca... Bate, batei, batei, abrisse e vuzar essa Isso, porta. Não desistam dos sonhos de vocês que vocês vão alcançar lugares muito mais altos que os meus. Muitos mais altos que os seus, muito mais altos que muitas pessoas. Entendeu? A gente tem grandes exemplos de pessoas que eram... Até o próprio Silvio Santos que a gente falou, né? Que era camelô. Então, a gente... É, é a gente que se limita. A história do, Gates, do Bill Gates, a história é. do, do Jobs. É a gente que se limita. Entendeu? É você pegar o pouco e transformar no mundo. A gente acha que pro nosso tempo já tá tudo limitado, cara. Conteúdo não se limita. Não se limita. Uma vez o pastor Thiago Brunet, por um sonho, quem em nome de Jesus, um dia eu vou trazer. Vou ter esse privilégio de bater um papo com ele e, quem sabe, um podcast. Cara, ele fala que ele foi trazer uma mensagem e conferência de que dois ou três dias. E ele trouxe muito conteúdo. O organizador do, do, da conferência brigou com ele. Falou, poxa, você trouxe todo o conteúdo num dia só, o que, que você vai falar amanhã? Ele, cara conteúdo, bíblia, ou qualquer conteúdo, no caso, é inesgotável Dá pra falar de muita coisa. Se tu olhar pra essa luz, dá pra falar dessa luz. É. Se tu olhar isso aqui, tu, tu, tu, tu separa tudo, tem muito conteúdo. É. Dá pra falar de isso muita aí. coisa. Eu sempre tive em mente que eu queria crescer. E a gente tá vivendo num mundo bastante difícil. Não é, não é fácil. é sempre falou também, né? Muito. Sim. Essa, conhece, não que imaginou, eu não imaginei né? que essa fosse forma. ser através é. dessa área, entendeu? Tu que, as que pessoas seria a parte fossem da, me da canção? Sentia. Que parecia, E hoje caminho. hoje não é um caminho que eu persigo. Mas que pode. Que pode. A, a gente tá, não tá, sabe. Tá, tá mas, mas eu senti muito que era esse caminho aqui. Entendi. E é tudo a gente respeitar o tempo. E, esfor... e se esforçar. E ter bom ânimo, entendeu? Gente, é, eu, eu, eu, eu tava vendo no Facebook, em algum lugar, alguém relatando uma menina debaixo do viaduto fazendo unha pras pessoas. Unha, cobrando pra fazer unha. Caramba. Então, existe falta de emprego? Existe. Mas também existe falta de força de vontade? Também existe. Eu estou fazendo um curso eu quero dar um abraço pro Pastor Gerson Costa Filho, lá de Petrópolis. É um cara excelente. Poxa, eu tenho, quero trazer. Eu vou trazer ele aqui. Estou fazendo um curso com ele. E ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre, sobre finanças. O foco dele é finanças. E ele falou sobre DRE, sobre planejamento futuro né? e tal. E ele fala sobre um vendedor de bolo né, ele fala, poxa, esse cara ele vendendo de porta em porta, ele é um excelente ganha 6 mil, tira 3 mil de lucro, e às vezes ele, ele abrindo uma loja, ele vai ter 2 mil de aluguel, não sei o que, ele não vai ser bom então continue naquilo que tá dando certo continua, vê, acha a área que você Porque se o identifica, o crescimento é inevitável eu me lembro, Isaac eu me lembro que antes de eu planejar, que eu só queria crescer, eu não tava nem com a Carolina, eu só queria ser alguém, eu já eu morava com a minha mãe, eu trabalhar ficava numa uhum, lojinha barra. que minha mãe tinha Miriam. sim um abraço um beijo mãe <risos> <risos> eu ficava numa lojinha que ela tinha em Piabetá, só que para mim não ainda não ia ser o suficiente eu eu estudava aí eu fazia de noite quando eu chegava em casa eu ia para a escola de manhã ficava na loja de tarde e de noite eu fazia umas tortinhas aquela da massa de pastel uhum. Uhum. maravilhosa e eu fazia que já me ensinaram com leite condensado com coco uhum. Depois eu passei a fazer um recheio de frango e fazer a, a coisa salgada com, com batata palha. Entendeu? Isso a gente inventou em casa. E eu vendia na rua, em Piabeta todo. Vendia. Passava, entrava de loja em loja vendendo aquilo ali na hora do meu almoço. Depois eu voltava a loja e fazia essa tortinha de noite. Estudava de manhã. Caraca. Então eu sempre tive em mente, assim, seja no que for, eu vou dar certo. Eu não vou dar errado. Uhum. Em qualquer área. Em qualquer área eu não vou dar errado, entendeu? Excelência, isso não me E, e nessa excelência. tortinha, eu podia só botar ela numa for, uma forminha branca de empada. Não, mas a gente colocava um papel... A gente usava um papel de bala, que é estilo de pipa por fora gente, pra enfeitar. Gente, pega esses insights aí, gente. Excelência. É, é. Isso da corte acho que é tudo milionário. Eu você fizer tem que fazer com excelência. Faça né? com acho excelência. Que eu, esse é o segredo. Faça com excelência. Eu monto montei um espaço, botei uma mesa onde eu gravo. Uma ring light, que minha ring light tá até quebrada, que eu não uso muito. Eu botei assim, botei lá. Mas assim tudo muito bonitinho, sabe? Sim, tudo sim. muito ajeitadinho, tudo muito de um jeito que as pessoas vão ver e, e vão ver que eu fiquei ali horas escrevendo aquele roteiro, fazendo o melhor. Dê o seu melhor. Verdade. Que esse melhor retorna para você. É, aqui. Isaac Aline, manda para, parabéns. Deus abençoe vocês. com vocês entrevistas maravilhosas. Obrigado. Luciana da Silva Nogueira. Luciana da Silva Nogueira. É, é, é Lu, né? É a tia Lu. É, Matheus Alcântara, o melhor... De Magé, Marcelo Gonçalves. Ele pediu um abraço. Manda um abraço pro Matheus Alcântara. Um abraço, Matheus. A, a Luciana também pediu um abraço, né? Um abraço. Fique com Deus. Luciana. Obrigado por estar assistindo a gente. Obrigado Isso. por estar assistindo também, Matheus. ano também está assistindo. Um abraço pra todos vocês. Durval, gente. Durval. É, um Já bom. falamos aqui de vocês, Durval. Se, juntar, se juntar, assistir a live. É. É. É. Isso, é porque na realidade o número daqui bate né, 15, 20, mas a vezes tem três pessoas, quatro pessoas assistindo mesmo, é, na, mesma no mesmo local, né? na mesma transmissão. É. E, no, e já passaram muitas pessoas aqui, vocês vão conferir isso, depois do final. E né? a gente vai lançar o YouTube, tá? O canal olha para cima. E já estamos chegando aqui ao final. Ah, foi muito é, legal, a gente Um, um bate-papo muito legal, muito legal mesmo. É só dois, dois bate-bola aqui e a gente encerra é, eu vou falar uma palavra você falou a primeira coisa que vem na sua mente é, pode ser que eu seja devagar mas... tá, vou fazer com o Marcelo aqui é, família uma palavra só base família, base Jesus tudo Instagram um meio de crescimento gigantesco para muita gente internet né? também seria isso é, um, Caroline Tudo pra mim Magé, Magé Magé, um país num, Dentro de um país ah. Que aqui é diferente Aqui a língua falada é outra, tudo é outro Não tem fofoqueiro não, não. Magé não tem fofoca, Magé não tem gente feia Magé não tem caloteiro, Magé não tem nada só Marcelo, se fosse botar no outdoor que todo mundo todo mundo, o mundo todo ia passar vai passar lá e vai ler a mensagem que o Marcelo escreveu não digo arroba Marcelo mas eu digo Marcelo, a pessoa Marcelo o ser humano Marcelo deixou esse recado para todas as gerações futuras daqui 50, 20, 20 10 mil anos vai, todo mundo vai ler isso qual a frase ou recado uma palavra, qual, você, qual a frase você deixaria? isso pensando em todas as áreas da vida né? se pode ser religiosa, pode ser é, é, cristão, pode ser que for mas qual a frase? eu acho que é, eu colocaria da seguinte forma o propósito da sua existência né, é que Jesus Cristo seja acima de tudo o seu amigo caraca meu é Deus o propósito da existência a gente existe para se relacionar com ele então, acho que essa frase gente, é uma das gente. frases. Quando eu Isso acho demais. que ele não vai... Quando eu é... acho que não tem mais... Deus? Eu não sei mais o que... bombar. Que... não lança é... Vamos lá. O propósito da sua existência, da sua existência é, é ser amigo de Jesus. É amigo ele de nos Jesus. criou para nos relacionar pra, conosco. Para ter um relacionamento feliz. Desde Adão até... É, estar com Jesus não é estar sofrendo Adão. o tempo inteiro. É viver uma vida de abundância. Carol, de alegria. Mano. Top demais, de alegria, Marcelo. Carol... De... Carol Top demais, muito obrigado pela presença de vocês. Gente, é. Amei. Vamos lá. É, quem não segue, quem não segue o Marcelo no Instagram é Marcelo Gonçalves Oficial. Isso. Né? Caroline. Caroline Araújo RJ. E o do estúdio é estúdio. Carolina Araújo RJ também. Tá, a Aline, a Azevedo, Underline Silva. Tem que mudar, não sei, não sei. tem que ser mais Deixa fácil. Meu né? qual o problema? Eu, hein? É, mas... a roupa dela é A, Azevedo. É porque era o único que tinha. Mas depois, dá é, uma é, é, é. dica depois de marketing é que... pra gente. gente meu é eu Isaac mesmo. Júnior. O meu é eu Isaac Júnior, acho que é fácil. É, eu o Isaac é. Júnior. Eu Isaac Júnior. Acho que é fácil. Não, Não sei fácil. se tá certo ou errado, depois você me. Não, eu, Isaac Júnior é bom, eu deixaria eu assim. Deixaria assim. Que eu, você, Isaac você se tornou, tipo, uma marca de você mesmo, entendeu? É, então... As pessoas te conhe... Você virou, tipo assim, a Aline do Isaac. Ah, a igreja do Isaac. Tem muito isso. Então eu deixo. Eu uhum, deixaria. Entendi. É. Um abraço. Ele entende demais, ele entende demais. Um abraço para vocês que ficaram conosco até o final. Obrigada, tá bom gente, Deus gente. abençoe vocês, vocês são muito especiais. Hoje a live foi pelo meu Facebook, mas vamos melhorar isso, vamos criar um Facebook para o estúdio, vamos criar, já temos o canal para o estúdio e vamos melhorar um pouco. Você que tem interesse de montar seu podcast, você pode estar aqui nessa mesa aqui Tá? Só entre em contato comigo, com o Dioclésio tá bom? Que tá no Bastidores com o Silas Você pode estar aqui, você pode gravar Você tem um espaço aberto Para o povo de Suruí e é. de Magé tá bom? Estamos chegando é, é. ao final é... Um abraço E vamos Eu queria terminar, né a gente... claro que é podcast Mas a gente faz uma oração queria é. que o Marcelo fizesse uma oração tá? Eu sei que é podcast, mas é gente, espiritual é. também Vamos, vamos fazer uma oração Não saiam da live não, vamos orar comigo vamos orar, agora Eu gente. gosto de ouvir Marcelo orar Vamos orar e a gente encerra essa Vamos salagem. orar, eu quero que você na sua casa, junto comigo, assistindo nesse celular, leve seu pensamento a Deus. Se não puder fechar os seus olhos, não feche, esteja no ônibus, onde você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós queremos te agradecer Amém. por esse momento de comunhão por esse momento, Senhor, de interação. Senhor, eu quero te agradecer pelos meus seguidores, pelos nossos seguidores que estão aqui assistindo. E eu te hum. peço, Senhor, que o Senhor entre na casa dessas pessoas. Pai amado, que o Senhor é invada com o teu amor, com a tua paz, com a tua graça, a casa das pessoas que estão nos assistindo agora. Senhor amado, se na, tua, se na época da Bíblia, o Senhor atuava através, Senhor, dos países, das pessoas, dos discípulos, das águas que se moviam, se o Senhor atuava através da tua cruz, através do sepulcro, através de tantos objetos, Senhor, atue também através do telefone dessa pessoa que está assistindo a agora. Ai, atue, Senhor, através da TV, Senhor, do computador dessa pessoa que está assistindo agora, e visita, Senhor, a necessidade de cada um, visita Senhor o coração trazendo paz, trazendo alívio de dores trazendo a solução Senhor para aquele que está aflito para aquele que precisa de ser Senhor reanimado de uma palavra, que o desânimo não venha mais encontrar essa pessoa o desânimo de viver, as tristezas venham bater em retirada agora em nome de Jesus nós te agradecemos pela vida dessa pessoa, nós te agradecemos pelas nossas vidas e declaramos Senhor que a partir de hoje essa pessoa que está nos assistindo vai ter alegria em ti Alegria em te servir. A toda tristeza venha ser mandada embora agora, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Já te amém. agradecemos por essa comunhão. Em nome de Jesus. Amém. amém. Amém, amém. Chegamos ao final. Deus te abençoe. E olha pra cima! cima! Valeu. Fechou?